Ô, João, o pessoal roubou pão na sua casa, não? <risos> é. mas, mas não se preocupa, Pirula. Eu preparei várias do Olavo pra você. Ah, muito obrigado. 3, 2, 1, 0. All engine running. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal no YouTube. O endereço é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 Você também pode nos mandar um e-mail, o endereço é astrocast.outlook.com. Nós também disponibilizamos o download dos episódios. Nós também temos a paródia Cosmos, uma viagem alucinante, de Carlos Sagaz, no canal no YouTube Tomada Zero. Tudo que foi citado aqui está na descrição do programa. Olá, Júlio, tudo bem? É, então, estou aqui para falar um pouco sobre o Science Pub, que é um evento novo que a gente está organizando aqui em São Luís, no Maranhão. Que é voltado para quem gosta de ouvir falar sobre ciência. É... Vai ser um pub baseado em ciência. A gente vai tentar trazer, sempre que possível, pessoas envolvidas com ciência para falar para o público leigo, e isso é qualquer pessoa, em palestras rápidas sobre um assunto científico. Geralmente, a área de, de atuação da, daquela pessoa, a área de pesquisa daquela pessoa. Os eventos vão ocorrer geralmente em quiosques ou bares para manter a essência de um pub, mas ninguém é obrigado a consumir bebidas. O formato do evento é o seguinte, a cada mês a gente vai convidar uma pessoa que tem envolvimento com ciência, ou é pesquisador, ou tem trabalho de divulgação científica, para dar uma palestra rápida, de 20 a 30 minutos, sobre um campo de ciência. O evento é totalmente aberto, gratuito, ou seja, qualquer pessoa vai poder vir participar, assistir a palestra, debater. E o nosso objetivo realmente é esse: é trazer para perto das pessoas leigas as pessoas que estão envolvidas com a ciência, que trabalham com a ciência. A primeira edição do evento vai ocorrer agora, dia 27 de outubro. E o nosso convidado é Sérgio Brenha. Sérgio Brenha é. É, é membro ativo da Sociedade de Astronomia do Maranhão, a SAMA. E, através dela, ele realiza muitas atividades de divulgação científica é, pelo Estado. Ele tem o projeto Luminar Caravana da Ciência, é, que ele participa com a SAMA. E eles percorrem o Estado é, fazendo divulgação de astronomia, realizando observações visitando as escolas, dando palestras muito legal é a primeira edição ocorre agora dia 27 de outubro em São Luís no Maranhão então eu faço o convite aí para quem quem mora aqui em São Luís ou nas proximidades que possa participar é, tenho a página também do Science Pub onde você pode obter mais informações sobre o evento, data, hora e é isso aí, esperamos que o Science Pub venha realmente agregar é, na divulgação científica aqui na nossa região. É isso e valeu, Júlio. Olá, pessoal. Está começando mais um AstroCast. Hoje comigo está Pírula, João Massaro e Isabel Moreno. Nosso tema hoje vai ser... Um debate especulativo sobre como a vida pode surgir e se desenvolver em planetas é, espalhados pelo universo. Os meus três participantes aqui nunca participaram do Astrocast. Eu gostaria que cada um falasse um pouquinho sobre si. Eu sei que Pílula dispensa apresentação para muitos de vocês ouvintes, mas é sempre bom deixar que as pessoas se apresentem. Sempre tem alguém que não conhece ainda o trabalho do Pílula. Então... Por favor, cada um faz uma pequena apresentação antes de nós começarmos o tema propriamente dito. Gostaria de começar pelo Pílula, daí depois passa para a Isabel e por último o João. Bom, eu que agradeço o convite, Júlio. Eu, eu, bom, eu sou o Pirula, eu tenho um canal de, no, no YouTube falando sobre minhas, as minhas coisas. Eu sou biólogo, trabalhei muitos anos com paleontologia e, tenho, e gosto de divulgação científica, tento fazer isso. Do melhor, do, do, da melhor forma possível, às vezes eu fracasso. <risos> Bom, acho que é basicamente isso. Bom, é, meu nome é Isabel, eu também sou bióloga, sou licenciada em Biologia, sou mestre em Biociência e Biotecnologia e agora estou fazendo doutorado também em Biociência e Biotecnologia. Trabalho com botânica, com anatomia vegetal e também sou uma fã de, de divulgação científica Acompanho muitos canais. Acho que isso merece ser levado à frente. Precisa do máximo de incentivo possível. Em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade por participar. Eu sou o João Pedro, sou estudante de Engenharia de Materiais na USP São Carlos e faço parte de um projeto de exploração espacial chamado Projeto Zenit, em que a gente aceita desafios para fazer lançamentos de outros experimentos e a gente faz a parte da engenharia. Ultimamente... Tivemos lançado alguns balões meteorológicos com experimentos de astrobiologia levando bactérias para a estratosfera e colhendo os dados do ambiente. Dado o que nós conhecemos hoje de biologia e origem da vida, quais seriam as condições mínimas para que nós possamos dizer que um planeta ele é potencialmente habitável? Poxa, cacilda! me deixar numa situação difícil aqui? Bom, é potencialmente habitável, partindo do pressuposto que vai ser uma vida como a gente conhece, a base de carbono, a coisas... Ah, então, a priori ele tem que ter água líquida, em alguma forma, porque a vida surgiu na água, surgiu no meio líquido, e eu não consigo imaginar outro meio líquido que possa ter dado origem a isso. Pode ser, uma, sei lá, metano líquido, nitrogênio líquido, Poderia talvez uh, uh, CO2 líquido, mas aí eu acho que seria frio demais para a condição da vida à base de carbono. Mas não sei, né? Aí o Júlio, o, o João pode falar algumas coisas aí sobre a parte dos extremófilos, né? Porque uh, às vezes poderia haver uma maneira de conseguir a vida em, em talvez em frios, em lugares mais frios. Mas não sei. Eu fico imaginando que teria que ter. A água líquida, porque a água também é um composto bastante estável, né, ela se mantém líquida por um, um espectro muito grande de temperatura e que permite também a atividade de enzimas, proteínas tal, que viriam a se formar, mesmo baseado em carbono, se, se fosse numa temperatura muito diferente, as próprias proteínas teriam que ser diferentes, não poderiam ser as mesmas que a gente conhece, né. E a gente sabe, pelo menos, que até agora, para fazer DNA, tem que ser a, a aquele tipo de... de, de né, os nucleotídeos ali, né, os, os... para fazer o ácido de ribonucleico, o ácido desoxirribonucleico, você precisa de uma temperatura X, mais do que aquilo desnatura, menos do que aquilo não, dá, não tem atividade. E... Então, eu acho que principalmente seria isso, né, teria que ter água líquida, temperatura... Né, na verdade, a temperatura... É o que regularia a água líquida, né? A distância de uma fonte de calor que permite que a água seja líquida, né? Então, tecnicamente, a Terra está na distância de água líquida do Sol, né? Já vi várias pessoas falando que em outros sistemas solares você deveria buscar um planeta que estivesse a essa distância do, do, do seu Sol, né? Para que ele tivesse essas condições. E, e que outras coisas deveria ter também? Tô pensando aqui. Além da água... Ah, teria que ter uma... uma, uma, uma é, o, o, todo, todo o nosso, Quando a gente fala carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, que são os elementos da vida, né? O chão, né? O chomps também, o pessoal às vezes coloca fósforo e, e, e enxofre também, né? Então seria os elementos da vida seriam o chomps, né? É, quando as pessoas falam esses elementos, eles então deveriam estar presentes também. O carbono não está necessariamente presente na forma livre, né? às vezes está presente com o metano, que dizem que era um componente muito importante da atmosfera primitiva, ou o gás carbônico, né? e... que é, é, são, são elementos fáceis de, de quebrar as ligações e fazerem ligações diferentes. Né? Então, por exemplo, a fotossíntese, a respiração, tudo é baseado na troca desses gases. Né? Poderia ser inventado de outra maneira? Acredito que sim você tem um monte de, elementos, de bactérias aí que fazem né? elas não, tecnicamente elas não, respiram, elas não respiram oxigênio ou CO2 ou nada disso, né? então eu acho que aí, depois disso é só ter esses elementos livres aí que a vida daria um jeito. Né? É, eu queria é, propor raciocínio também de, de uma certa proteção contra os raios cósmicos, é, eu acredito que na atmosfera primitiva a gente não tinha a camada de, de ozônio, né, porque a, a vida ainda não tinha exalado tanto oxigênio para que a camada se formasse, mas, de certa forma, os raios cósmicos foram, é, foram influentes na, no, na quantidade de moléculas quebradas e formadas, mas também, em um certo momento, os raios... Te, é, a, a vida teve que ser protegida desses raios, né? para que, que ela não fosse degradada. Então, também tem uma questão aí. Magnetosfera, por exemplo, Marte não tem mais magnetosfera. Né? É, mas, mas, por exemplo, antigamente, antes do surgimento... Porque a camada de ozônio, ela apareceu como uma consequência da atividade da vida, né? Porque a camada de ozônio ela é, é feita de oxigênio, né? O oxigênio foi liberado para a atmosfera através da atividade de seres fotossintetizantes. Então, uh, o que protegeu a vida desses raios cósmicos muito deletérios foi a água em si. Foi a água ou as, as fontes termais né, que tinha no subsolo, que tinha no fundo dos oceanos, ou mesmo... É, eu falei no subsolo, né? Às vezes não precisa necessariamente estar no meio líquido, né? Poderia estar em frestas geológicas, embaixo, assim. Então, você teve aí uma proteção aí, que é onde o pessoal chuta que se tiver vida em Marte ainda tá lá, né? Tem que estar escondido no subsolo, ou em, sei lá, embaixo da calota polar, alguma coisa assim, né? E aqui a gente vê em vários tipos de seres vivos, eu falo mais baseado nas plotas que eu conheço um pouquinho mais, Existem métodos excepcionais de proteção contra a radiação, o acesso à radiação. Talvez para o início da vida em si, essa, radiação, essa falta de proteção de uma radiação tenha, pudesse ser complicado mais. Mas uma vez estabelecido um grupo de, de seres iniciais, a evolução talvez permitiria eles desenvolverem mecanismos para se virar um ambiente com muita radiação não é uma hipótese nula é eu acho também agora é agora a gente tem que lembrar que todas as simulações evolutivas que foram feitas por computador pelo menos elas a, o aparecimento de inovações brilhantes né inovações daquelas que permitem uma grande explosão populacional e uma mudança no na, nas formas de vida né ele acontece muito de vez em quando, né? Você vê que até onde a gente tenha evidências, a vida foi unicelular aqui na planeta Terra por praticamente um bilhão de anos. né? De três bilhões e meio anos atrás até dois e meio. Ela foi unicelular praticamente. E depois ela começou a surgir várias amostras de vida pluricelular aí que foram experiências que foram dando certo ou dando errado. Então, às vezes a vida poderia continuar sendo unicelular, nada impede, ninguém, não, não tem nenhuma obrigação dela continuar evoluindo, claro. Aqui ainda continua, né, a gente? Até tem espécies primitivas que continuam unicelulares. É, aliás, a maioria das formas de vida na Terra ainda são unicelulares, né? Se você for considerar em número, né? em quantidade de indivíduos, a maioria é unicelular ainda. Se nós especularmos que a vida pode ser baseada em outro elemento, né, eu, geralmente se fala dos elementos que estão na mesma coluna do carbono. O, o quão plausível, Pílula, você acha dessa possibilidade? Ah, de não ser baseado em carbono, você diz? Da, da vida? Isso, de ser baseado, quem sabe, em silício, ou, ou usar algum outro tipo de solvente que não água? Então, o solvente que não água é aquela coisa que eu tinha falado, depende da temperatura. A água, ela ela é líquida em determinada temperatura, que é uma temperatura que permite a ação dessas enzimas e proteínas tal. Eu não sei se existem, uh, se, se forem extremos... Porque, assim, por exemplo, as bactérias extremófilas que a gente conhece, o, o, o João aí pode dizer melhor até. Se por um acaso elas... Eu acho que uh, tem um limite de temperatura que elas aguentam também. Eu não lembro agora qual é, eu lembro que é muito alto. Mas, por exemplo... Uh, o que mais que tem forma líquida, que, que outro que outra elemento químico tem forma líquida nesse, nesse, nesse espectro de temperatura? Mercúrio? A gente vai usar a, a, a forma de vida baseada em mercúrio? Acho que é meio denso, né? meio, meio complicado. Dá, daria, né? Não sei. É, aí teria que, teria que ficar brincando mais de especulação. Mas eu acho que o carbono e a água permitem uma troca de elementos né? mais fáceis para fazer isso. Né, seria, sei lá, o nitrogênio. Poderia ser, talvez, que outra. Que outra. O nitrogênio fica líquido num, numa temperatura bem baixa, mas sei lá. Talvez. Talvez a gente conseguisse. Álcool. Não <risos> sei é álcool, tem álcool, tem.. Tem.. O que mais fica líquido a nossa temperatura aqui, que não seja água. É, tô pensando aqui. Não seria até nem, nem apenas ser só líquido, né? Tem, teria que ter a mesma facilidade de, de, de ligação química que a água. Eu acho que tem a questão da ligação química também, isso daí que você falou. Ela permite essa troca, né? De, de... de forma muito fácil, prática, né? Exato. E outra, tanto o hidrogênio líquido, o hidrogênio solto, quanto o oxigênio solto, formam moléculas compostas, né? Então, para você ter H2O, assim, tipo, é, é uma coisa bastante prática, né? E que tal o H2O2? É água oxigenada? Poderia ser, eu acho que sim, não faria muita diferença. O problema é que eu acho que ela é um pouco instável, né, quimicamente falando. Eu não me lembro agora, mas eu acho que o oxigênio, ele é estável com duas ligações covalentes, então dois hidrogênios é perfeito. O H2O2 uh, também é estável, né, o, o... só que aí são dois oxigênios ligados. Mas aí tem que ver aquela questão da... da... Da, da forma da molécula, é, porque o H2O é um Vzinho, né, é um vizinho o oxigênio é o vetor e os hidrogeninhos na ponta. O H2O2, eu não lembro como é que é a molécula, deixa eu dar uma olhada aqui então para ver o que é, né? É, tá aqui, ó, ela é mais irregular aqui, ó, o oxigênio, é, ela, ela fica fazendo como se um zigue-zague aqui, a molécula do, do, do H2O2, da água oxigenada sim eu acho que vai muito por probabilidade como a gente tem o, o universo inteiro para procurar e é, é difícil olhar em, tu, em tudo né é por probabilidade a, a água ela é solvente de muita coisa então aumenta a probabilidade de choques moleculares que vão de choques atômicos que vão formar moléculas é ela como você já disse ela tem um espaço uma um tamanho de temperatura que ela é líquida, é desde 0 graus até 100 graus, então aumenta a probabilidade. E é, aparentemente, o, pelo carbono ter, fazer quatro ligações é, e, e tudo isso, a, a gente tem um ponto máximo de probabilidade em que a nossa forma de vida parece ser o mais provável mesmo, né? Quimicamente, analisando a probabilidade química, a entropia até. Então. Eu acho que vai, vai por isso, a gente tem que otimizar a procura. Na questão da, do H2O2, existe o problema também dele ser muito reativo, né? É uma molécula que tem um grande potencial oxidante, então ela pode interferir com muita facilidade em moléculas que estejam sejam próximas, desestabilizando outras moléculas, gerando talvez espécies reativas. É, o, é, é o, H2O, o H2O2, ele pode formar é, radicais livres. Uma vez, um, um oxigênio dele pode se meter com alguma outra molécula vizinha. Então, pelo que eu vejo, nós já temos mais ou menos um bom guia de que tipo de vida procurar. Uma vida baseada em carbono e em um planeta que tenha água líquida. Isso não é pelo que eu vejo, um egoísmo da nossa parte, né, achar que nós estamos no centro, nós somos o tipo químico preferencial, é simplesmente porque nossas moléculas são muito comuns no universo é, ó, por exemplo, a vida poderia talvez ser baseada em nitrogênio não necessariamente em carbono carbono e nitrogênio são moléculas muito parecidas, no sentido de que sei lá, ó, o carbono permite quatro ligações covalentes o nitrogênio três não daria muita diferença, assim a vida poderia ser baseada talvez em nitrogênio mas eu acho que o solvente e a água fica meio que igual nas duas nas duas nos dois universos aí acho que o solvente não muda o que teria que ter aí talvez agora a vida baseada em carbono poderia ser em outro ali agora você falou do silício é, eu não sei eu tinha visto uma coisa que o silício não, não dava a vida não dava para ser baseada em silício acho que o silício o silício, é o, silício e o iodo eu acho que é porque o silício e o iodo também, ele só permite uma ligação covalente, alguma coisa assim. Eu não lembro agora. Ou não, o silício está junto com o oxigênio. Deixa eu pegar a tabela periódica. Aqui. Mas existem pesquisas em andamento, tentando é, montar, criar células completamente inorgânicas. Eu cheguei a ver uma mais ou menos de 2011. Fiquei até espantada com o que eles já conseguiram até agora. A família 4, 4A da, da tabela é carbono, silício e germânio e está em chumbo. Então, esses, e eles fazem quatro ligações, né? Ah, tá aqui. É, então o carbono e o silício poderia ser... É, eu sei que teve uma coisa, que nem, por exemplo, teve... É, é, quando a vida... Quando, principalmente a vida eucariótica, né? Tava no, no começo, né? Você teve várias tentativas de qual elemento mais abundante na natureza seria bom para fazer elementos de proteção óssea, né? Proteção, tipo, esquelética. E... Eu, é, existem evidências paleontológicas de que no começo, tanto o cálcio que é a base que a gente usou como mais o mais comum nos oceanos, né, para fazer é, compostos esqueléticos é, concorria uma época com o silício também né? só que no caso eu acho que as vidas, base os esqueletos baseados em silício, ou o silício não era tão comum assim, ou então uh, eles não tiveram vantagem frente à competição com os corpos Uh, sustentados com cálcio, mas hoje, basicamente, todas as formas de esqueleto na, da, da vida é baseado em cálcio, né? Tanto o exoesqueleto de artrópodes, as conchas de moluscos e os esqueletos dos vertebrados, é baseado em cálcio. Mas você tem um grupo de esponjas ainda, um grupo de esponjas que ainda usa silício na sua composição esquelética. É, um, não me lembro agora qual é o nome da família das esponjas que usa isso, mas, se não me engano, tem ainda. É o único que sobrou. Bom, eu imagino que muitas vezes, né, muitas coisas que foram sendo reaproveitadas ao longo do tempo evolutivo, foi porque se criou um, um primeiro modelo, digamos assim, que deu certo e foi se propagando, mas até como o Pílula falou, né, dessas, dessas esponjas, pouca coisa poderia impedir que uma um surgimento independente, usando algum outro tipo de material, pudesse surgir, né? Um, é um tipo de evolução convergente, é assim que se fala? Sim, é, é, chama-se evolução convergente, né? Quando a, a mesma solução é encontrada independentemente por dois grupos é, independentes, né? dois grupos separados. A tendência, que pelo menos o que a gente conhece até agora, é que realmente, ou, ou, ou em, outras, em outros mundos, os tipos químicos sejam essencialmente os mesmos pelo sucesso que o tipo químico que vigorou aqui na Terra tem, pelo, seja pelo tamanho da molécula, pela, pela estabilidade, pela durabilidade. Então nós temos um parâmetro, do ponto de vista químico, muito certeiro do que procurar. Em termos de planeta, fica um pouco mais complicado, porque essa questão do, da zona habitável ela é muito variável. Tanto pode haver um planeta que seja mais próximo da estrela, e pelo fato da estrela ser menor, ele ainda está na zona habitável, que permite água líquida, como também pode até ser uma lua. Pode ser uma lua, é. O, o, problema, do, o problema é, às vezes uma estrela grande demais, né? Você tem que ter um, um corpo celeste que seja mais distante para não ter... É, é, é, depende do tamanho da, da estrela. Mas é, o problema da lua, que eu vejo, é o seguinte... Uh, mas tudo bem, isso daí também poderia ser adaptável até porque a gente tem animais que, e plantas que vivem, não, plantas não, né, mas animais que vivem fora da zona fótica né? então animais de caverna, animais de, de abismos oceânicos eles vivem numa área que não tem luz porque o grande problema que eu vejo é a questão da rotação também então uh, um planeta ele ro ele rotaciona ao redor da estrela e isso mantém uma constância de claro-escuro claro -escuro. um satélite de um planeta ele rotaciona em torno do planeta e ele poderia isso poderia fazer com que essa questão do claro escuro claro escuro fosse muito irregular né? porque às vezes ele vai estar escondido atrás do planeta às vezes não depende muito de qual é a inclinação do eixo uma série de coisas agora a gente tem que lembrar que toda a forma de vida que existe hoje na zona afótica né, na zona sem luz ela pega nutrientes que que caem da zona fótica então por exemplo você não tem Nenhuma ambiente de caverna Totalmente autossuficiente Todos eles dependem de animais Que entram e saem da caverna Para trazer elementos, nutrientes Nem que seja cocô né? ah, Você tem No, no, no fundo do, dos oceanos Na zona abissal que não tem luz Você tem Aquela nuvem de nutrientes né? Aquela chuva de nutrientes que cai Constantemente da, da, da, da parte mais, mais, Das partes mais rasas do oceano e isso daí vai trazendo elementos. Então, não daria para você imaginar uma coisa baseada só na zona afótica, a menos que sejam essas bactérias extremófilas aí, que é o que a gente tem. O exemplo que a gente tem hoje são elas, né? Sim, e pelo que eu sei, mesmo as extremófilas têm uma margem de tolerância à temperatura relativamente baixa, né? Que é uma temperatura que não pode exceder o limite da qual a molécula ATP fica estável. É, a desnaturação, a desnaturação das proteínas, na verdade. Até a própria membrana lipoproteica, todas essas coisas aí, elas têm um determinado uh, limite de temperatura, pressão também. É, você tem, tem várias coisas que são levadas em conta, né? Nós também sabemos que, né, no nosso tipo de vida, os aminoácidos, eles são essencialmente destros, não é verdade? Puts, aí entra na parte de química que eu não manjo quase nada. <risos> Essa coisa. Eu acho eu acho é eu, eu, eu, eu quase tomei ferro em bioquímica na faculdade mas é o meu o, o que eu sei é o seguinte que a, a, os, a gente tem eu acho que não me engano a vida que a gente conhece hoje ela é composta por 20 tipos de aminoácidos a gente conhece a gente conhece um monte um monte né mas uh, que compõem a vida são 20 aminoácidos não muda muito além disso e desses que compõem a vida, se não me engano, todos eles são destrógenos. Ou seja, todos eles viram para a direita. Né? E tem alguma... Agora, o problema é que o pessoal, inclusive, colocava daquele experimento do Oparin lá, é, experimento do Miller, enfim, tudo aquele experimento de tentativa de, de conquistar aminoácidos, apenas passou para primordial, encontrava aminoácidos levógenos, ou seja, que eram virados para a esquerda. Então, você fala assim, pô... Então você está encontrando aminoácidos, realmente Você mistura lá a atmosfera primitiva, a sopa primordial, joga uns raiozinhos lá, puf, aparece aminoácido Mas os aminoácidos que estão aparecendo ali não são aminoácidos que compõem a vida humana, que compõem a vida uh, na Terra São aminoácidos que estão presentes em vários ambientes aqui na Terra, mas não formando a vida é, Mas na verdade é só uma questão de quiralidade, é só você inverter aquele aminoácido E teve um, e teve um, um pesquisador no Brasil que ele descobriu, inclusive, que essa quiralidade pode se inverter livremente. Ele ganhou até um prêmio da FAPESP, e eu sei que parece bastante irônico isso, mas esse cara, ele é criacionista Terra Jovem, esse pesquisador que descobriu isso. Então, é, é, é muito interessante porque, eu, apesar dele ter toda essa convicção pessoal dele, ele, ele descobriu uma, uma coisa, ele não sozinho, claro, a equipe dele, né? Mas ajudou a descobrir uma coisa que ajuda a elucidar a origem da vida no planeta. Chupa essa. É, é muito legal quando a gente encontra pessoas que sabem separar bem suas crenças pessoais de sua atividade como cientista. Isso é muito importante. É, é, no caso dele, ele não sabe separar muito bem, não. É que acho que o experimento deu. A, a, a, a, a, os fatos não mudam por causa da sua crença, né? <risos> ele, não, ele não é um, o é um cara que sabe separar muito bem, não. mas... Mas ele descobriu isso e ele acabou... Enfim, ficou famoso... Com, com, na, dentro do meio acadêmico, ele ficou famoso por, por ter conseguido descobrir isso daí. Até o pessoal fala que quando ele vai fazer palestras e ele discute sobre criacionismo, uh, o pessoal sempre dá a carteirada de que ele não lê ele mesmo, né? Ele não lê os próprios artigos, porque os artigos, deles, os artigos dele refutam o que ele mesmo fala, né? Baseado na fé dele, né? Sobre essa questão é, da... Da, da pouca capacidade que talvez esses seres primitivos possam ter tido para suportar variações de temperatura. Se a gente for pensar numa bactéria primitiva, num ser primitivo, quão difícil pode ser é, suportar temperaturas extremas, extremamente altas e depois extremamente baixas. A gente tem um, um, um ser vivo aqui que é muito mais complexo que uma bactéria, que é o tardígrado. Todo mundo já deve ter ouvido falar dele, né? Ele suporta variações de temperaturas absurdas, né? Eu falo que eu costumo brincar que se, se tem algum ET, se a gente veio de algum lugar por um extraterrestre, investiguem os tardígrados. É, na verdade eu diria o contrário, né? É, é possível que se você encontrar vida fora do planeta, ela pode ter vindo dos tardígrados, né? Veio daqui. Exato. Não <risos> tem essa, né? O... Porque, na verdade. provavelmente é... se sair algo daqui, é muito provável que eles consigam sobreviver, né? Ah, com certeza. Isso sem problema nenhum. Se você jogar tardígrido na, na, na, no espaço geral... Já, já, eles geral... eles pro espaço É, então. Não, mas se você largar eles. eles lá, largar eles e não for buscar, ah, eles vão voando, voando lá, uma hora eles chegam em algum lugar. O, o, o complicado é o seguinte, é que o tardígrado ele não fica propriamente vivo, vivo assim. Fica uh, assim, uma espécie entra de no... dormência. Isso, né? ele entra numa dormência, no tipo de hibernação que ele entra, Uh, e aí, naquele período lá, ele não está realmente sofrendo aquela mudança de temperatura, pressão, de radiação e tal. Agora, quando ele ele precisa realmente sair desse cocum dele para se reproduzir, para comer, etc., aí ele precisa de algum lugar minimamente aprazível. Né? Aí ele precisa estar tá com uma temperatura razoável, ele precisa ter comida para ele. Então... É, é, é aquela coisa ele sobrevive a essas temperaturas extremas a essas condições extremas não quer dizer que ele consegue viver bem nesses negócios né? ele só tem maneiras de escapar exato e se tem alguém com potencial para viajar esse alguém é se alguém ele né? contaminação né, é, um, é uma das preocupações das missões para Marte inclusive os, os equipamentos que vão pesquisar a vida que o Curiosity o Opportunity qualquer sonda que vai para lá tem que estar tá bem esterilizada Pessoa levar um tardígrado pra lá, estragar todo um experimento planetário? É, porque aí você infesta Marte, na verdade, né? Eu acho que, eu acho que os tardígrados conseguiriam sobreviver razoavelmente bem em Marte. É, e a Lua já é considerada contaminada, né? É, eu não sabia dessa. Sim, eles não tinham tanto cuidado com esterilização na, nas primeiras missões e nas sondas também. Então, e é, algumas partes da Lua já são consideradas contaminadas. E, e existem espécies que são capazes de viver lá? Não, eu acho que são contaminadas por esporos mesmo, por, pela parte de ah, bioquímica, e não, não pela vida, mas por bioquímica. Não, mas é, bioquímica no sentido assim, se tem esporos quer dizer que... Algo se, pode se voltar um a dia... ser vivo. Exato. É, então, tá vendo? O esporo é que, nem o, é que nem o tardígrado, ele entra em dormência, em estado de latência lá e fica lá. E ele pode ficar 200, 300, 400 anos, assim, às vezes até mais. Então se é óbvio que na Lua a gente imagina que não vai ter um ambiente gostosinho a ponto de tirar esses, esses esporos da fase de latência. Mas, mas se aparecer essa condição, eles estão lá, né? Sim. Vocês sabem quando... Uh, todas as vezes que eu falei em panspermia com pessoas que eram completamente leigas, o que, vinha, né, o que vinha de informação de retorno pra mim era que talvez um dia algum grupo de extraterrestres inteligentes desenvolvidos teriam vindo na Terra e, trouxe, e trago junto com eles micro-organismos que vieram contaminar e dar início à vida aqui na Terra. É, eles usam isso daí num filme. Se não me engano, qual é o filme? É... Ah, eu não é um sabia que vinha do filme, então é por isso É, Todo não, mundo é já um bem, eu, eu achei engraçado, um pouco, é... várias pessoas com a mesma concepção Não é possível Eu acho que chama Missão Marte o filme É um filme antigo para burro Dizem que, na verdade, assim No filme, a história do filme é o seguinte Marte passou por um Armagedon né, teve, teve o seu Seu fim da vida lá E aí a única coisa que os cientistas Marcianos conseguiram fazer antes do final Extremo das coisas era mandar esses, essas células pequenininhas para o planeta mais próximo que tinha, que era a Terra. Que na época ainda não era um planeta lá muito bem habitável. Né? Então Marte, na época era o contrário. Isso daí na mitologia do filme, né? Na, na, na época Marte era habitável e a Terra ainda não era. Então eles falaram, pô, a gente podia fazer a transferência para a Terra para sobreviver. Né? Seria o oposto do que hoje daria para fazer. E aí eles tentaram. Eles tentaram mandar, e aí eles descobriam no filme, né? Tô dando aí um spoiler do filme, se ninguém for ver. Mas eles descobriram no final do filme que, na verdade, o DNA em si era um código que tinha seito, sido feito pelos cientistas marcianos para gerar a vida na, na Terra. Então, aí tinha lá as, as descobertas. É, essas aspirações. viagem. É. Só um adendo aqui, eu, tava, eu demorei para tocar nesse assunto porque eu estava procurando o arquivo, mas sobre que a gente falou, que é mais o tardígrado, que é que resiste a ambientes extremos e tal, e aí eu fui é, ver as pesquisas do grupo Zenit mesmo, e são o que a gente levou para a estratosfera no mês de maio foram é, quatro, três tipos de levedura, e dois tipos de bactéria não especificadas aqui, e nos resultados, é, os, os seres que não, fosse, não foram expostos à radiação, eles ficaram guardados dentro da sonda e foram expostos apenas a baixa temperatura e baixa pressão, todos eles sobreviveram, apenas um que teve sua atividade de, de diminuída, assim, ele não, não conseguiu crescer muito depois de ser trazido para a Terra, que é uma das leveduras, e dos que foram expostos à radiação, além das outras condições de baixa temperatura e baixa pressão, apenas dois sobreviveram, que são dois tipos de levedura também, que foram as duas sobreviveram. Então, aparentemente, dá para fazer cerveja com um bicho extremo aí. Mas... <risos> é, mas... É, então, assim, a gente vê que a, a gente chegou a, a temperatura de menos 60 graus, então... É, pelo menos a temperatura, a vida aí já está conseguindo sobreviver bem, e, e, infeliz, e a, quer dizer, é, infelizmente a gente perdeu parte dos dados por questões de engenharia, mas daqui dois meses vai ter mais um lançamento que a gente vai conseguir dados melhores, e a ideia é colocar um satélite mesmo em órbita e observar o crescimento em ambiente extremo, não expor em ambiente extremo, trazer para a Terra e fazer o crescimento aqui. É Mas, isso que seria mais interessante. É, a gente quer colocar um cubisate é, em um dos pontos de Lagrange da Lua e, de, e observar os bichinhos crescendo lá mesmo, e aí ver o quanto eles conseguem crescer em ambiente extremo, e aí vai ser muito mais interessante. Talvez dê para estudar o que está influenciando o desenvolvimento deles, ou atrasando... Sim, sim. Até porque eh, se for próximo da Lua, em determinados momentos a, a, a, o satélite vai estar em, dentro da magnetosfera, em outros momentos ele vai sair da magnetosfera, então essa passagem também é interessante, as camadas de, de, da, na onde a, o vento solar é desviado, é, então vai ser, bem, vai ser bem interessante, a gente vai ter um avanço, aí, é até meio emocionante pensar que isso tá, a gente está tentando fazer isso no Brasil. É muito bom, né? Não, realmente, é, é, de, de, é para dar os parabéns mesmo. É uma pesquisa bastante arrojada, bastante ousada mesmo. Deixa os brasileiros orgulhosos. É, é, agora, assim falando um pouco sobre, sobre é, a questão de, de, de procurar a vida... É, como que a gente, a gente já, já especulou na questão de, da distância à a estrela, a estrela Mãe, então para ter água líquida e tudo mais, mas é, esses planetas que estão em. Estão em é, que estão, são suscetíveis, a gente, a gente disse que, que podem ser habitáveis, o é, que, que a gente pode fazer agora? Agora a gente já sabe quais planetas são que podem ser habitáveis mas como observar eles e falar ó, ali tá parecendo que tem vida mesmo, tipo, através da química, através da... da não sei, o que, que a gente pode fazer sem, sem ir até eles, né? Agora tem a próxima Centauri aí, mas mesmo assim, ainda é distante, né? Quatro anos-luz e meio. Mas nessa linha de raciocínio sua, então vocês já descartam a hipótese da vida não poder ser baseada em algo que não seja carbono É, então, né... Eu tô tentando limitar a observação aí para facilitar, porque tem muito planeta descoberto, né? Mas, mas também, é claro que tem a liberdade de observar outros planetas que aparentemente não têm vida pro, pro nosso padrão. Mas o que, que a gente pode fazer agora, né? Vocês dois, vocês também já descartam essa, essa hipótese da vida não poder ter vindo de algo que não use carbono como, como padrão? eu vou assumir que é muito improvável que não seja baseado em carbono. Eu não queria abordar agora a questão de uma civilização desenvolvida tecnologicamente, ou seja, a gente não receberia sinais deles é, intencionalmente direcionados a nós. Porém, se uma, uma vida que não, que, não seria, que não é inteligente ainda, que, mas que já conseguiu contaminar a atmosfera de alguma maneira, como oxigênio, dentro do que sei o oxigênio seria um indicativo muito forte, embora não totalmente conclusivo... De presença de vida. Isso, de presença de vida. Creio que metano também, só que é um pouco menos provável, porque metano pode vir também de vulcões. É, certo, certo, é bem isso mesmo. Na verdade, eu diria até mais. O, o, o oxigênio, realmente, eu estou pensando aqui se teria outra maneira de você liberar o oxigênio na atmosfera sem ser pela vida. Até agora, a gente não conhece nenhuma. Né? Então, poderia ser, sei lá, mas vai, digamos X... Na loteria da atmosfera, sei lá, você conseguiu manter isso aí, mas eu acho que é pouco provável mesmo. Qual seria a viabilidade, né, a, a probabilidade de que um organismo vivo, macroscópico, como os animais da Terra, usassem um o gás que não o oxigênio? Será que é conhe vocês conhecem alguma alternativa provável? Puts, Para isso teria que pensar na, na direita no mecanismo de respiração celular. É um mecanismo, que é um mecanismo muito chato. Que era o ciclo de Krebs e todas essas coisas assim. A glicólise, o ciclo da glicólise e tal. É, na verdade, assim, a, a respiração só, só. Ai, caspita. É, a respiração, ela. Ela é uma queima. Ela é gerada, você ingere o oxigênio. Isso é queimado produzindo energia, né? Graças à glicose que você ingeriu, na verdade, né, que você comeu. E E aí depois o excreta que sai dessa queima é o gás carbônico. Então, na verdade, não só a, a, a... Então, na verdade, o carbono, no caso, ele é uma excreta disso, né, no caso desse composto. O que você coloca para dentro para fazer essa reação é água, oxigênio, e, e a glicose né, Que são as coisas que você ingere Você teria que fazer uma coisa Que fosse completamente diferente Então não precisaria ser oxigênio Poderia ser NO2, por exemplo Poderia ser uh... NO2 Como é que é? NO2 é o que que é mesmo? É... Óxido nitroso, o... nítrico é, é não, mas é nitrogênio Mas é com oxigênio né? É... Não sei se é nítrico é O2 ou O3 NO2 Eu não lembro agora como é que é o nome Não é, não é nitroso, né? óxido nitroso, é, acho que é óxido nítrico Óxido, óxido nítrico Então, se fosse óxido ós... É, também não lembro agora É, e tem os nomes específicos, dependendo da quantidade de, de oxigênio Mas é... É, Poderia ser, talvez, uma coisa assim Ao invés de você ingerir glicose Você ingeriria outro tipo de, de, de molécula Que poderia servir lá E aí você ia excretar, ao invés de CO2 Você ia excretar o NO2 Sabe, então se você pegar uma molécula o problema é que com a molécula que seria tão é, facilmente carregada quanto a glicose facilmente facilmente entre aspas né pra, ela é quebrada e montada de forma prática eu acho que comparando com qualquer outro tipo de, de molécula é, é a mais versátil para isso é a mais prática para ser transportada e para ser quebrada e montada ela tem uma estabilidade que permite que isso seja feito. Essa discussão bioquímica é uma encruzilhada complicada porque a gente não sabe se a gente está faltando criatividade, porque a gente sabe que a natureza é muito criativa, ou então se a gente tem que é, levar a sério o fato da, da evolução na Terra ter tido esses bilhões de anos e tem mecanismos extremamente otimizados, por mais que eles sejam imperfeitos. Bom, na ausência de oxigênio, que seria um indicativo muito forte de vida, como uma vida... É, poderia ser detectada em outro planeta sem ela intencionalmente nos mandar sinal? A única coisa que eu penso é através de, de sondas, de você levar a sonda, pegar a amostra do Sol, da superfície e, e analisar. Ou via é, asteroides, meteoritos que chegarem aqui na Terra, né? analisando a composição deles. Nós estamos falando de planetas fora do sistema solar hein? fora do nosso alcance. Mas é, corpos celestes podem vir de longe, talvez estejam caminhando as séculos. Se existe alguma forma capaz de formar esporos ou, ou de entrar em dormência por tanto, por tanto tempo, por que não poderia vir viajando? Vocês têm a ideia do máximo de tempo que um organismo consegue ficar é, em estado de dormência? Até aí eu acho que isso nem seria o problema. Acho que o problema nem seria o tempo que o, o, mecanismo, que o organismo teria para ficar em dormência. Ainda que você pudesse imaginar um tempo imemorial, assim, tipo, enquanto não houver uh, condições adequadas, ele vai ficar lá em dormência. Uh, pode ser, é, sabe, é, porque inclusive você tem que lembrar que no, no, no vácuo, digamos assim, preso em um meteorito, em alguma coisa assim, né, no vácuo, uh, você praticamente não tem erosão, você praticamente não tem degradação, né, porque você não tem organismos decompositores, você não tem o oxigênio que, tem, que, o, que oxida as coisas. você um, um ambiente, então, que está propício a que Exato. Você... Então, quer dizer, um ambiente que preserva 100% do bagulho. É perfeito, na verdade. É o sonho de qualquer paleontólogo. É um ambiente extraordinário. Antes, os, antes os, os... os animais foram extintos aqui na Terra, ao invés de terem sido extintos, tivessem sido colocados em órbita. A gente hoje teria condições perfeitas de avaliar aqueles bichos. O problema é que não perfeitas, né? Mas condições melhores, né, mandados para a Lua, por exemplo, sei lá. Mas o grande problema é que você tem essa questão da, da, da, da de como você vai saber que realmente aquele meteorito veio de tal lugar é muita sorte, né? É acerto e erro. Sim, até porque os meteoritos e corpos celestes orbitantes do Sol que não planetas e luas ele, eles, na verdade, são resíduos da formação do próprio Sistema Solar. Eu desconheço o caso de, de, alguma, de, de algum objeto celeste próximo que tenha vindo de forma é, externa ao nosso Sistema Solar. Então, é, me parece uma chance bem provável mesmo. É, o pessoal diz que o cinturão de asteroides que tem entre Marte e Júpiter foi um planeta que colapsou, né? Não sei se é, essa teoria é válida, mas um asteroide não poderia retirar pedaços de outro não tirar de da ordem do planeta é complicado bater num planeta tirar partes dele e levar aquele órbito para que vire outro corpo não mas o pessoal fala por exemplo, exatamente o pessoal fala por exemplo que tinha uma época que eles acharam um meteorito na antártida e eles estavam dizendo que esse meteorito era poderia conter vida e teria vindo de marte né esse estudo depois se mostrou muito difícil de comprovar Porque a gente estaria falando de um fóssil De bactéria Fóssil de bactéria já é uma coisa inédita Praticamente na, na, na história da paleontologia mundial A gente tem fósseis de, de, assim, de, de Com evidências De atividade de bactérias então Por exemplo, estromatólitos Estromatólitos são estruturas que são Feitas por bactérias Elas são estruturas, não são a bactéria em si elas são vestígios, na verdade. Então, a... A... a gente não tem um fóssil da bactéria em si. A bactéria, ela não tem o que fossilizar direito. Mas o pessoal diria, dizia, né? Saiu na Astrobiology, sei lá, uma revista aí. Dizia que tinham achado esse... essa... essa bactéria fossilizada nesse meteorito que estava na... na Antártida. Eles acharam sob o gelo. E, tecnicamente, ele teria caído depois da do congelamento da Antártida, então ele não poderia ter sido uma contaminação uh, da, da Terra, né, posterior, e ele diria, e aí pela datação daquele meteorito, eles viram que aquela datação indicava que ele provavelmente teria vindo da, da, de, um, de um período de tempo lá, que não deveria ter uh, isso daqui aqui, e viria de Marte. Uh, de fato, o meteorito era de Marte mesmo, o meteorito era um pedaço de Marte, se não me engano, porque o que acontece, colidiu um cometa, uma, qualquer coisa, né? teve um, uma colisão muito forte nos planetas, formando aquelas crateras, e Marte tem isso na verdade o que a gente tem pouco porque a gente tem uma atmosfera que protege a gente né? Mas, uh, eles fizeram essa uh, uh, então você tem a Lua, por exemplo ela solta vários pedaços que são mandados por causa dessa, dessas colisões né? então poderia sim ser um pedaço que teria vida e que teria cair chegado aqui o problema é que não tinha vida nenhuma, aquilo lá era um chute danado, e... era muita vontade de acreditar aquilo lá. Essa troca de material entre mundos é conhecida realmente no nosso sistema solar. A questão, Isabel, é que a chance de um fragmento, de um planeta que não está no sistema solar vir até nós é bem provável, né porque Marte, por exemplo, ele é o nosso vizinho cósmico, ele está a poucos minutos-luz, Outra coisa é um planeta que está, que está a, no mínimo quatro anos-luz daqui, que é a estrela mais próxima do Sol. Então, teria que ter um, uma pontaria bem precisa. É, a gente teria que buscar por isso. A gente teria que fazer um sistema de rede, em que a gente ficasse catando as, os meteoritos para ficar avaliando. Quero ver quem tem tecnologia e tempo para fazer isso. Ah, é, é, é. Que rede e que rede, hein? É, então. Olha o alcance que essa rede precisaria ter. Na verdade, é mais ou menos isso que a gente fez, né? Mandar algo para o espaço com as missões Voyager, que agora estão indo para o espaço profundo pra, na esperança longínqua de quem sabe uma civilização tecnológica encontre. É, aí a gente entra naquele lance do Stephen Hawking de que pode ser que a gente não queira o oi delas, né? <risos> pode ser que não seja uma coisa muito simpática. É, mas aí a gente já está pondo o carro na carta dos a, a, a, os bois, na, na, na, na, o, o carro na frente dos bois, né? Gente? É, a gente está tentando lidar com as bactérias primeiro, nem elas a gente entendeu ainda. Vamos nos aterar os ater unicelulares. Muitos defendem, não sei se isso já é unanimidade na comunidade é, científica da área biológica, que o princípio da vida foi com RNA e não com DNA. Então, Pílula, isso procede e por que seria o RNA e não o DNA? Ah, porque o... Sim, o pessoal diz que o primeiro, o primeiro do cenário seria o mundo de RNA. É o mais plausível. De novo, tem gente que reclama disso daí, porque você não tem nenhuma evidência palpável disso, mas na verdade, da origem da vida, a gente tem mais especulações mesmo do que outra coisa. Mas especulações baseadas em coisas plausíveis, né? não especulações baseadas em nada. É, a questão é que o RNA ele é uma molécula muito mais simples que o DNA, porque ela é fita única. Então o pessoal fala que o, o DNA ele é muito complexo, e Se você for indo do mais simples para o mais complexo, então o RNA vem primeiro. O problema do. Se não me engano, o problema do RNA era que ele tinha uma limitação de. o que, que é de tipo de proteína que ele poderia gerar. Mas até aí você não precisaria de muito disso no começo da vida. Você conseguiria fazer algo rudimentar assim. É o tipo de informação que ele consegue armazenar também eu acho que ele não consegue ficar em fitas muito longas que nem o DNA né eu acho que o RNA ele quebra no meio mas não interessa porque pelo menos ele ele está fazendo aí a, a, a função de de, de, de digamos assim de é, guardador de informações biológicas para a próxima geração né de replicador de informações ele comporta a responsabilidade de de fazer essas suas funções para formas de vida simples, né? Mas quando se torna algo um pouco maior e mais complexo, é uma molécula que não aguentaria o tronco. Não, não teria como dar conta da responsabilidade que o DNA dá. Não seria tão segura para armazenar informação genética. Para o surgimento da vida, eu acho até uma hipótese possível. Porque ela pode gerar proteína, ela também pode dar até o, depois, o, é, origem ao DNA, mas... Ela, ela não tem a segurança que a molécula de DNA tem para armazenar toda a informação genética. Exato, exato. Então, coisas muito simples você consegue fazer. Aí, agora, eu não me lembro agora, porque você tem, obviamente, os retrovírus, né? Que são os vírus de RNA. Mas o vírus em si, ele, ele, ele depende de outra forma de vida, né? Então, ele é um próximo exemplo. Mas, talvez, uma bactéria muito simples, e não são de bactéria ainda, né? Talvez uma forma de vida muito simples, pré-bacterial, poderia ser baseado em RNA. Isso do retrovírus é interessante por uma questão conceitual. Vida é um tipo de coisa que é mais fácil a gente lidar e ver e apontar o dedo e dizer aquilo é vida do que definir de forma mais formal, né? Então, vou quebrar um pouco o ritmo da conversa e perguntar. Se você, Pílula, saberia dar uma definição de vida? Ah, isso daí é a pergunta de um milhão de dólares. Eu posso dar a definição... Eu posso dar a definição do que eu acho que é vida, mas nada disso vai... vai... Várias pessoas vão poder te dar... Uh... Várias pessoas vão poder te dar contrapontos de que eu estou errado. E essas pessoas também vão estar certas. É uma questão muito opinativa do que é vida. Mas, basicamente, o que você tem é o seguinte... A... A vida ela tem que ter a capacidade de se, de se autossustentar e de se reproduzir. Né? Pelo menos é assim que eu enxergo. Tá? O pessoal fala que também teria que ter a capacidade de se. É, que se autossustentar, de se alimentar, né? na verdade. Né? Pode ser um alimento, pode ser uma respiração ou uma, uma fotossíntese, mas ela tem que ter alguma maneira de se manter. E, e ela tem que ter alguma maneira de se reproduzir para perpetuar isso daí. Então, por isso que eu digo que, na minha opinião, um vírus é, é vida, ainda que as pessoas não gostem muito dessa ideia às vezes, porque eles dizem que o vírus não poderia ser vivo porque ele não ele não consegue se manter sozinho, ele precisa estar sempre parasitando outras vidas. Mas, a meu ver, o vírus ele não poderia nunca ter sido o primeiro a forma de organismo a surgir, apesar dele ser a forma mais simples que a gente tem hoje, de, de criaturas bióticas, digamos assim. Mas ele é, ele é uma, uma, uma, uma uma estrutura extremamente simples, mas o vírus não pode ser uh, o primeiro que originou a vida. Então eu acho que o vírus, na verdade, é uma bactéria desmontada, na minha opinião. né O vírus ele é um tipo de forma de vida que se desmontou para vida parasitária. Né? Então, do mesmo jeito que a gente vê é, animais parasitas que perdem estruturas corpóreas para viver de parasitismo, então, você tem aí a tênia que perdeu o tubo digestivo, perdeu o sistema nervoso central, perdeu tudo, que vive parasitando o intestino dos outros. Então, o vírus seria isso, seria uma célula que teria perdido todas as capacidades de autonomia para viver parasitando. Então, eu considero o vírus vida, certo? Então, ele tem como se replicar, ele tem como se alimentar, na verdade que ele não come, né? o vírus ele só replica, mas ele consegue se manter... É justamente nesses estágios de torpor que ele fica quando ele não está parasitando ninguém, né? Quando ele está na atmosfera, quando ele está em, em em cima de superfícies que não vão gerar vida para ele. Então ele consegue sobreviver nessas situações. Então eu considero vida basicamente isso. É quando você é, é um qualquer, assim, estrutura orgânica capaz de se, não precisa nem ser orgânica na verdade eu acho. O pessoal discute muito a questão de programa de computador, né? esse programa de computador também poderia ser considerado vivo, porque você tem programas de computador que conseguem se sustentar e se reproduzir, né? Mas nem entrando nessa polêmica de programa de computador, então eu digo que, sei lá, a vida seria um composto orgânico capaz de sobreviver, capaz de se, de se manter vivo, sozinho, e de se reproduzir. Essa questão de definição de vida realmente é bem complicada, né? Porque... É, especulando um pouco um futuro longínquo da espécie humana, se é, muitos falam que poderíamos desenvolver robôs até com consciência, mas é que ele não seria vivo, né? Vamos achar a partir de qual definição a gente diria que ele não é vivo. Do meu ponto de vista, ele não, não vejo problema de porque ele não seria vivo. Porque ele precisa ao menos conseguir se reproduzir sozinho, ou... Mas ele conseguiria. Se, se, se você é um robô... O robô, ele faria, fabricaria outro. Ele fabricaria outro, exatamente. O problema é que você não fabrica baseado em comida. No caso do robô, ele fabricaria baseado em coisas. Mas ele poderia ser que nem o Bender, do, do Futurama. O Bender, comi, o Bender comia ferro, comia tijolo, comia aquelas coisas. Por que, que ele não poderia, baseado na própria alimentação do robô... Que é o que um... ele precisa de ingredientes. Exato, ingrediente, fazer, né? fazer dentro, até dentro mesmo, na barriga, entre aspas, do robô, fazer um outro robozinho para fazer a coisa. Afinal, a gente nem faz isso, não existe nada autossustentado, né? A gente tem que comer, né? Se você não der comida, mãe nenhuma forma filho nenhum, né? Na, nessa briga para determinar se o vírus é ser vivo ou não, o que eu acho que puxou um pouco de sardinha para a lata do vírus é ser vivo sim, é que eles conseguiram verificar que o vírus ele troca material genético com a célula que ele está parasitando. Então é uma, é uma coisa que é ativa, não passiva. É, é ativo, mas mesmo assim é, é só parasitário e, e não queria dizer nada, porque até aí... Eu também tô trocando material com, sei lá, uma pedra de urânio. Não é intencional, né? É, não, é eu, eu pego uma pedra de urânio e eu tô trocando material com ela também. Vai me fuder a vida inteira isso daí. Vai encurtar em algumas décadas a minha vida, mas eu tô trocando material com uma pedra de urânio. Né? E nem por isso a pedra de urânio está viva. Mas não é material genético. É, mas material genético porque o vírus tem gene, né? Mas eu tô falando assim, é, isso não é... Arg... O pessoal que... que que quiser dizer que o, vírus, que o vírus não é vida, eles vão rebater esse, esse argumento, entendeu? É isso que eu queria dizer. Eles vão rebater o argumento dizendo, não, não é vida, porque é, trocar material genético... Não, não. A pedra no sapato deles é o um mimivírus, que é o um vírus gigante. É, o tipo, tipo político, né? Ele fica em estado de torpor por quatro anos e de, tem que trocar favores depois, num curto período, para se manter vivo. Exato. Nossa, boa comparação isso. Que é o grande é o grande problema é o que o Douglas Adams é o que o Douglas Adams já falava da, da democracia né a democracia ela tem um problema grave ela faz com que as pessoas que são candidatas a cargos públicos sejam exatamente aquelas que nunca deveriam ser uh, detentoras desses cargos né acaba gerando é acaba gerando gerando um sistema de de retroalimentação negativa no caso é, muitos dizem que é por isso que os ETs não entram em contato com a gente ah eu não entraria Alguns falam de uma forma um pouco ingênua de como a natureza é perfeita, só que na verdade a natureza não é perfeita. Na verdade ela precisa da imperfeição justamente para evoluir, porque o, se o código fonte básico é, do começo da vida pelo menos é o RNA, ele precisa de, um, de uma falha para que ele evolua, que é a mutação. Pelo que eu sei, me corrijam se eu estiver falando besteira, o RNA ele é mais é, sujeito a mutação do que o DNA, correto isso? É, ele é menos estável, né? O RNA é menos estável, mas, mas ser sujeito a mais ou menos mutações é uma coisa muito relativa, né? Agora, isso é bom ou ruim? Não sei. Ele está suscetível a mais é, danos causados pelo ambiente que o DNA. Mas o problema é que a velocidade ela pode também ser ruim em termos de evolução. Se você tem muita mutação, você também pode deletar mutações que seriam é, favoráveis. Né? Quando a taxa de mutação é muito alta, você pode comprometer a evolução. Pessoal, só queria avisar agora que também acabou de entrar o Eder Pavanelli. Eder, é, a gente já a conversa já tem um tempinho, né? mas fique à vontade também para contribuir, colaborar. Ô, pessoal, boa tarde. Eu peço desculpas, cheguei um pouco atrasado, estava um pouco compromissado aqui, mas uma satisfação estar aqui com o pessoal de sempre, estar aqui com o Isabel, com o João, e agora com o Pirula também. Uma satisfação muito grande falar com você, Pirula. Boa Sou um fruto prazer. do canal. E, pô, cara, muito bom estar aqui, ouvir o que vocês têm a falar e com certeza, o pouco que eu puder contribuir, sei que já estou um pouco tarde aqui, mas se eu puder contribuir alguma coisa, eu espero poder fazer da melhor maneira. Mas pode continuar aí. A evolução, ela tem um poder de... Você saberia dizer se ela tem um poder de previsão, quer dizer, é, nós temos mais ou menos como dizer, de, de, dependendo do ambiente, como o, os seres talvez pudessem evoluir, porque no, no começo da... houve algum momento em que as células se agruparam e formaram seres pluricelulares, né? E o, existe alguma explicação de por que elas resolveram se unir para criar seres um, um pouco mais complexos? É, mas não tem nenhuma regra que obrigue a fazer isso, né? Exatamente como, como a, a, a Isabel tinha falado, se, se isso fosse uma regra, hoje não existiriam mais seres unicelulares Hoje todo mundo seria pluricelular Então pode ser que a gente, a gente ficou um bilhão de anos no mundo de unicelulares E poderia ter morrido aí, poderia ter ficado unicelular Para ficar pluricelular tem que ter alguma vantagem nisso né? e Alguma vantagem ambiental e uma possibilidade se você não tem ferramentas no ambiente capaz de gerar pluricelularidade, ela não vai aparecer. Então, o que eu fico meio preocupado é isso, é essa maneira de previsibilidade. Agora, algumas coisas você consegue prever com a evolução. Por exemplo, o próprio, o próprio Wallace, né, que foi o co-descobridor da, da teoria de seleção natural junto com o Darwin, né, ele... Ele, ele, ele falou assim assim dentro do ecossistema que a gente conhece da maneira como ele como ele é conhecido da maneira como ele funciona os ecossistemas a gente deve imaginar que para cada criatura é, predada é, para cada criatura enfim que é, é, é, vamos dizer assim que não é predadora né, você tem um predador correspondente e, desde que você tenha dado tempo suficiente para evolução agir então é óbvio se você pega uma ilha acabou de ter a forma de, aspas, não teria por que isso acontecer, mas num, num continente bem consolidado você teria isso daí. Eu queria fazer um comentário rápido sobre isso, eu acho que de repente nos próximos anos, se caso aconteça uma descoberta de vida fora da Terra, mesmo que for uma vida não inteligente, uma vida primitiva, eu acho que a gente pode ficar bastante chocado com a diversidade com a diferença, entendeu talvez os parâmetros também. É claro que a gente tem que ter um parâmetro na busca, isso é óbvio, né? Mas, às vezes, em alguns aspectos, quando você é, impõe um parâmetro, você acaba limitando um pouco a busca, sabe? É basicamente como se você tivesse procurando por por outra terra ou por seres parecidos como nós, entendeu? E a gente sabe que isso é altamente improvável, né? Então, o interessante também é a gente expandir um pouco a busca, entendeu? Tipo, se tem um planeta que está fora da, da, do que a gente chama de zona habitável, né? Não significa necessariamente que ele não a vida, entendeu? Acho que é só um, um parâmetro que a gente possa... É, ver, mas é claro, né, a gente tem, tem que ter um começo, acho que isso é, está bem evidente aqui pra gente. Esse eu acho que é o problema da gente não considerar formas de vida que não sejam baseadas no carbono. A gente exclui uma gama muito alta. Não tem como dizer que é uma hipótese nula, então tem que ter pesquisa a respeito. É, enfim, depois encontraram, então, por exemplo, o Wallace tinha encontrado uma, uma flor lá na Indonésia, e essa flor tinha um tubo muito comprido que impedia ela de ser de ser predada, né, de ser no caso de ter um predador que fosse lá e chupasse o néctar dessa flor, um polinizador, né? porque a planta não quer, né, muitas, o pol... a polinização é útil para a planta, mas o néctar nem tanto, porque o néctar depois ele pode ser usado para, depende da planta, né, mas basicamente é considerado que todas essas relações são relações mais ou menos não harmoniosas. Né? Então, a planta vai evitar ser comida e, a, e, a, e o herbívoro vai tentar sempre chegar na planta. Então, eles acharam essa, essa coisa. Aí e, aí e aí o Wallace chegou e falou assim, olha, deve ter algum animal que consegue chegar ali. Porque não é possível que todos esses anos de evolução não tenha ninguém sabe, se coevoluído junto. E aí, depois de alguns algumas décadas, né, o pessoal descobriu Exatamente, era uma mariposa que, que tinha uma probóscide que era compridíssima e que era feita exclusivamente para alcançar essa flor. Então, a evolução dos dois bichos, do, do bicho da planta, foi junta, foi em conjunta e ela acabou mostrando que essa coevolução deixou os dois muito específicos. Então, agora um depende do outro. uma planta não A planta não consegue polinizar se não for essa mariposa e só essa mariposa consegue polinizar essa planta. Então, se você extingue um aquele caso que você o outro extingue também é, como aconteceu por exemplo com uma árvore que eu não vou lembrar o nome agora mas era uma árvore que era muito comum nas ilhas Maurício e o pessoal não sabia por que de a 400 anos que essa planta não tem não tem broto dessa planta ninguém sabia o que acontecia porque que nessa planta não tem broto e aí o pessoal descobriu que na verdade quem polinizava essa planta ela passava no trato digestivo do dodo do dodo da ilha Maurício e ele foi extinto em 1700, sei lá, 1600, sei lá, bolinha, né, com os, os exploradores. Né. Então, não tinha ninguém para. Então, a semente da árvore precisava passar no trato digestivo do Dodô para ativar a, a germinação. Por causa disso, a, a árvore não nasceu mais. Desde a extinção do Dodô, não tem mais aquela árvore. Né, ela não está mais surgindo. Então é, é, esse era um, era um problema Que, que as pessoas estavam tentando resolver Substituindo o Dodô por outros tipos de ave Não sei até o que sucesso Que eles estavam tendo mas, uh, Então você consegue Graças ao um mecanismo de seleção natural Você consegue prever uma ou outra coisinha Pelo menos nessa questão de relações ecológicas Você tem alguma previsibilidade na evolução Ela não é completamente Completamente Aleatória Mas, mas de qualquer maneira é, é muito difícil você falar em previsão Do que diz respeito à evolução Exatamente porque você tem é, Muitas variáveis E todas elas podem dar certo né, Ou podem dar errado Não tem nada que obrigue Será que não poderia haver um ou outro caso De previsão em grande escala Que daria para Mais ou menos dizer Como poderia ser Por exemplo Já ouvi gente falando não, não é gente da, da biologia evolutiva, né? não, não são biólogos, mas já ouvi gente falando que, por exemplo, um planeta com uma gravidade muito maior que a Terra até poderia ter vida, mas seria muito improvável ter vida é, de grande porte, como um elefante ou uma girafa, porque precisaria de uma musculatura e uma estrutura óssea muito forte. Depende. Depende de qual é o seu elemento que você vai construir que é ósseo. Ou então, depende da, da vida, da vida ser é terrestre ou não. Por exemplo, uma baleia... Né, a, o pessoal sempre calculava que você, você tem um limite de peso para um animal terrestre Que eventualmente as descobertas de alguns dinossauros sempre elevam esse limite né, Os físicos estão sempre errados né, Porque viram eles falam Não, tem um determinado tamanho, o máximo de peso que um animal terrestre pode atingir Para ele conseguir se locomover Antes era 100 toneladas Aí depois os caras chegaram à conclusão que pode ser, sei lá, 150 Não lembro agora mas na água não, porque na água você tem o empuxo, então na água você, tecnicamente, a gravidade é menor na água, entre aspas, né? Não, a gente sabe que não é a gravidade que é menor, mas a sensação da gravidade é menor na água, então, por causa da densidade e tal. Então, por exemplo, uma baleia azul, se não me engano, ela pesa acho que 300 toneladas. É, é, ela ainda assim está acima do limite do que seria possível um ser vivo pesar, um ser vivo móvel, né? Pesar na Terra, né? Os únicos seres vivos que pesam mais que uma baleia azul são árvores. E árvores não se mexem muito, né? E ainda assim elas conseguem sustentação. Elas ficam em pé. Você tem sequoias gigantescas lá nos Estados Unidos, no Canadá, que tem mais de 100 metros de altura, pesam sei lá quantas mil toneladas e estão lá, estão inteironas estão em pé. E, e conseguem se sustentar ali muito bem. Né? Só que elas não saem andando por aí. obviamente um animal é, que anda... Né, é, no, no, no, fica mais difícil você imaginar com um peso tão grande, mas é aquilo, isso partiu de um pressuposto numa vida aérea, uma vida aquática, uma vida no, no, no, ou nessa, nesse líquido aí que tenha qualquer densidade que seja, aí fica mais plausível. Então eu acho que isso daí é relativo, na verdade. Dando outro exemplo, uma vez num livro do Richard Dawkins, ele falou que seria muito improvável ou impossível, não lembro as palavras exatas, faz muitos anos que eu li esse livro que uma vida evoluísse, por exemplo, para ter rodas ao invés de pernas, porque os vasos se embolariam e não, não teria condições mecânicas de, de ter rodas, né? Eu acho que também é um... imagino que seja um exemplo. É, mas, mas aí então, por exemplo, o, isso é uma briga que o pessoal tem, inclusive com a galera do design inteligente, porque é, é de fato, você não tem nenhum eixo livre na natureza, tirando o flagelo bacteriano. O flagelo bacteriano é um eixo livre. Ele é o único exemplo que existem, na verdade. Mas por quê? Porque no nível molecular, nível proteico, que é o nível que se faz a, a o flagelo bacteriano, você não precisa de vasos sanguíneos, você não precisa de nervos, você não precisa de nada disso, entendeu? De alimentação. Uh, mas nada impediria, por exemplo, que que nem, por exemplo, as unhas que a gente tem. As nossas unhas são feitas de material morto, tecnicamente. Né? As nossas unhas são feitas de material morto. É óbvio que você tem a raiz da unha que é viva, mas, grosso modo, se você corta a unha, você não geme de dor. É, cabelo, a ponta do cabelo, né, que não é a raiz, é morto. Hum... E você tem várias coisas. Então, por exemplo, o chocalho da cascavel. O chocalho da cascavel é morto também, ele não é... Se você cortar o chocalho da cascavel, ela não vai sentir nada, porque aquilo lá tá morto. É, você poderia ter, por exemplo, estruturas em eixo, e a roda não precisaria ser viva. A roda poderia ser um, sei lá, um excerto, um excerto epidérmico, poderia ser uma coisa assim, solta, que ficaria num eixo vivo, e aí você poderia ter rodinhas que andavam pela natureza aí, de vez em quando essa roda ia se quebrar, e aí o animal ia ter que ficar paradão até ele conseguir cuspir uma nova roda. Mas poderia ser o esquema do chocalho da cascavel, por exemplo. Cada troca de pele, por exemplo, adicionava uma camada na tal da roda. E aí poderia ser, entendeu? Obrigatoriamente a roda teria que ser de material morto, mas não precisaria não ter origem na vida e não poderia funcionar. Então até dá para ter uma vida com rodinhas, se você quisesse. Né? O problema é que que pressões seletivas você ia ter para isso, né? É... Porque a roda é, o... eu não sei, por exemplo, eu sempre fui um panguá para andar de skate ou para andar de patins, sabe? Eu mesmo não seria, como é que eu ainda sei andar de bicicleta? Eu, eu, sou, eu sou realmente muito idiota para essas coisas Eu não tenho equilíbrio, coordenação motor nenhuma Então você tem que imaginar que assim O freio em, em, Quando você tem, tem uma coisa Baseada em rodas, ele é complicado né? Você teria que ter um sistema de freio e tal Daria para pensar, mas infelizmente Não aconteceu, não tem nada Que não, você não tinha Elementos, porque aquilo A evolução, ela não inventa, inventa muito pouca coisa do nada né? Ela pega elementos que já existiam E vai transformando aos poucos, né que nem um canivete suíço. Então, se você não tem elementos ali que favorecessem a roda, ou se a evolução encontrou soluções mais simples do que a roda para sobreviver aquele animal ou daquela planta, você não precisa de roda. Imaginando, por exemplo, um planeta que nós eh, descobrimos que é habitado. Nós não sabemos exatamente que tipos de vida que tem lá, mas sabemos que ela é macroscópica e muito provavelmente também vai ter forma bacteriana. Será que eu poderia dizer com um certo grau de certeza que todos os nichos da economia da natureza vão estar ocupados ou isso também é uma coisa que não dá para prever com muita precisão? Eu tô aqui sendo bem chato mesmo. É, dá para você, você prever mais ou menos, sabe? Assim, a tendência, você tem uma tendência da vida a ocupar todos os nichos disponíveis que permitam vida. Mas essa tendência pode não, não se concretizar ou ela pode não dar tempo de chegar. Então, por exemplo, é, o pessoal que estuda o mecanismo de sucessão ecológica em terras arrasadas, né? Terra arrasada, que ele chama. Que nem, por exemplo, Krakatoa. Krakatoa foi um ótimo laboratório, né? Uma ilha lá na Indonésia que, sei lá, não lembro agora em que século, acho que foi século XVIII, século XVII, não lembro agora, que ela entrou em erupção e terra arrasada. Acabou tudo ali. Pegou fogo, literalmente tudo, toda a vida que tinha lá morreu. Ponto. Aquilo ali foi uh, um laboratório de como que foi a sucessão ecológica dos bichos que vão chegando lá tem muitas uh, uh, muitas vezes por exemplo os predadores não alcançam alguns predadores demoram para chegar é, não chegam daquela forma então você permite por exemplo o crescimento de animais que em outros lugares né são são pequenos então por exemplo que nem o Dodô, na verdade é uma pomba gigantesca que foi extinta né mas o Dodô ele sobreviveu lá porque pelo menos durante uma boa parte do tempo ele não tinha predadores para sobreviver né que permitiam ele aí, enfim, que ele tivesse que se adaptar de alguma forma. Por exemplo, perder as asas, né? perder a capacidade de voar. Ah, na Nova Zelândia, que ficou livre de mamíferos, praticamente até o ser humano chegar lá, ah, ela tinha, os únicos mamíferos que chegavam lá eram morcegos, chegavam voando. E exatamente porque eles não tinham muito predador, não tinham que se preocupar muito em conseguir comida, os morcegos nativos da Nova Zelândia, eles não voam. Os morcegos nativos da Nova Zelândia, que chegaram lá, sei lá, mil milhões de anos atrás... É, eles não voam, eles têm asa, mas a asa deles é meio que, sabe, só para eles andarem no chão, eles não têm necessidade de voar. Então, a, a ocupação de todos os nichos não é necessariamente obrigatória, mas é uma tendência, se você dá tempo para que todos os nichos sejam ocupados, a tendência é que eles sejam ocupados por uma questão de sobrevivência. Até porque os nichos mudam, né? Os nichos ecológicos num deserto são completamente diferentes dos nichos ecológicos numa floresta, né? Uh, você vê que alguns grupos, que nem os mamíferos Eles tiveram um sucesso extraordinário em ocupar praticamente todos os nichos Mas, eles não mas outros grupos não tiveram a facilidade de ocupar tantas coisas é, Tem até uma discussão muito interessante que o pessoal fez De por que é que você não desenvolveu animais de casco entre os marsupiais né? que, Tipo, todos os animais da Austrália né, que são marsupiais Desenvolveram, um, um, ocuparam um nicho ecológico parecido com os placentários fora da Austrália. Né? Então você tem lá o, o vombate, que ocupa o nicho ecológico do texugo, você tem o, o, sei lá, o koala, ocupa o, o nicho ecológico, sei lá, de um bicho arborícola qualquer, bicho preguiça, essas coisas assim. Você tem o numbate, que ocupa o nicho ecológico do tamanduá. Então você tem vários nichos ecológicos sendo ocupados, né? até o esquilo voador, você né? tem lá o, o petauro do açúcar, né? que é marzupial e tal. Mas você tem um problema na, na, na, na, no que diz respeito a animais de casco. Você não teve nenhum animal de casco, né? E, e isso, na, na, nos, entre os placentários, foram vários grupos que desenvolveram casco independentemente. Né? Vários grupos. E marsupial nenhum deles desenvolveu. Nenhum deles. E o pessoal não sabia explicar por quê. Falando assim, porra, mas por que, é que você não tem animal de casco né, entre os marsupiais? O mais perto que você tem disso é o canguru. E o canguru, se você for considerar casco, entre aspas, é só as patas de trás. Porque não é um casco, inclusive. Ele tem dedos na pata de trás. Mas é... Enfim, seria algo parecido com isso. A pata da mão, a mão do canguru, tem dedinhos, tem garrinhas. E aí o pessoal chegou à conclusão de que seria impossível para o marsupial manter um estilo de vida marsupial e ter cascos. Porque como ele nasce extremamente prematuro, ele tem que ter dedinhos, pelo menos nas mãos, para se arrastar até a bolsa da mãe para conseguir mamar. Então, é um limite que a própria reprodução do marzupial impõe para que a evolução não consiga se processar naquele nível. Entende? Então, você não consegue ter um marzupial de casco porque ele morreria de fome logo nas nos primeiros segundos de vida. Né? Você nem, nem teria como cogitar uma evolução nesse sentido. Então, então, sabe, você sempre tem limites que são baseados no desenvolvimento, baseados na, na, na forma como aquelas formas de vida... São, ...são construídas embriologicamente falando... ...então... ...sei lá, sempre vai ter algum limite ali... ...dependendo de como for... ...por isso que a gente não pode dizer que vai chegar aqui... ...ou vai chegar ali... Né? ...você tem que ter... ...a vida encontra um meio sim... ...mas esse meio não necessariamente chega naquele fim... ...que você queria que chegasse... ...ela encontra um meio para sobrevivência... Né? Sente pular um pouco agora... ...dos, dos animais... Do, ...dos seres vivos mais simples... ...que nós estávamos comentando até há pouco e tentar nos direcionar para seres que, que venham, em um dado estágio de evolução, desenvolver tecnologia e consciência, baseando no, no que a gente conhece, né, que é a, a história dos primatas como, como nós, o, mais ou menos quando, no tempo evolutivo da Terra, isso aconteceu e quanto tempo evolutivo isso, isso precisa dentro dos bilhões de anos, só para a gente ter uma ideia. Puta, é, se você for partir do pressuposto de que a vida vai sempre chegar em algum momento nesse, nesse sentido, né? ela vai caminhar para uma direção ou outra que chegue nisso daí. Uh... Cara, isso, isso é muito difícil de responder. Isso é uma coisa muito peculiar. Por exemplo, a gente teve aquele ciclo de extinção aqui na Terra. Esses ciclos de extinção, que foram derivados de ruptura de continentes, de vulcanismo intenso, de queda de meteoritos, que no caso acho que é meteoroides, né? acho que quando cai na Terra, enfim, não lembro agora. Mas a, a, a, a, a, todas essas mudanças foram determinando quem ia vencer e quem não ia. Se não tivesse caído o meteoro que extinguiu os dinossauros, se não tivesse caído, o, sei lá, explodido um vulcão lá na época do, do Permotriássico, que permitiu que os mamíferos desabrochasse. Se você não tivesse tido todos esses tipos de modificação aleatórias, né, que são completamente sem sem, sem previsão, né, que são dentro da parte abiótica da Terra, né, que é, é, é você não conseguiria chegar, sabe, você não teria tido a pressão seletiva para chegar. Você tem que lembrar que durante 150 milhões de anos é, você tinha. Você teve lá a era dos dinossauros e mamíferos e tal, não sei o quê, mas nenhum deles desenvolveu uma inteligência extraordinária e assustadora. Se você for levar em conta, em 4,5 bilhões de anos da Terra, em 3 bilhões e meio de anos de vida, uma espécie sobreviveu com um cérebro gigantesco. Vai, se você quiser incluir os chimpanzés, os orangotangos, as, as, os, os hominídeos já extintos, né, ultralopitecos, tal. Você coloca uma linhagem só da vida viu vantagem em ficar inteligente? As outras estão muito bem sendo estúpidas, sendo sem, não tendo cérebro sobrevivem muito bem, inclusive até porque a bactéria não tem cérebro e a bactéria te mata se você não tomar cuidado com ela. Então ter cérebro não é necessariamente um, uma coisa decisiva para você sobreviver, né? É... É, já é mais do que sabido que os primatas têm um cérebro tão grande assim também, em parte por causa da vida em sociedade, que requer uma relação intra-específica, né, uma relação entre os indivíduos, que faz com que o cérebro seja algo útil, né, com, com que ele seja mais interessante. Mas você gasta mais tempo tentando lidar com outros seres humanos na sua vida toda do que tentando lidar com os problemas da tua vida. Na verdade, metade 80% dos problemas da tua vida são gerados por outros seres humanos. Então, <risos> o nosso cérebro tá aí mais para resolver esses problemas entre a nossa própria espécie do que problemas externos. Acabou sendo bom para resolver problemas externos. Então, pode ser que a vida aconteça em outros planetas e não necessariamente ela vai gerar uma criatura inteligente. E se ela gerar uma criatura inteligente, pode ser absurdamente mais rápido do que foi aqui na Terra. Não precisa necessariamente demorar, sei lá, 3 bilhões e meio de anos. Pode ser uma coisa muito mais rápida. Pode... Demorar, sei lá, um bilhão de anos, 500 milhões de anos, não sei. Tudo vai depender das pressões seletivas que estiverem presente nesse planeta. Isso daí provavelmente é a meu ver, né? Agora, se você quiser fazer um princípio de atualismo baseado no que aconteceu aqui na Terra, tá. Vai, no mínimo, no mínimo 500 milhões de anos. No mínimo, meio bilhão. Vai fazer um chute bem, bem baixo aí. Existem softwares de simulação de, de evolução para tentar fazer algum tipo de previsibilidade, vocês conhecem? Eu conheço, eu já, eu já, usei, já usei o Populus. Na realidade, eu usei o Populus, foi, foi em aula prática que eu tive na faculdade, mas de forma bem básica, não para tentar prever, não só para ver, ver e mostrar né, para os alunos a respeito de como que as taxas de mutação podem De mutação e outras variáveis né, Podem interferir na evolução Se for uma taxa muito baixa Ela não vai dar um resultado evolutivo bom Se for uma taxa muito alta Ela vai também causar uma, uma resposta evolutiva ruim Que, que tudo... E, e deixa a gente ver de forma bem clara Que tudo é 100% ao acaso é, Mas ele é mais com função didática Do que de previsibilidade Mas dá pra gente... É, como é que eu vou dizer? Filosofar em cima de, do que é pre, pre, previsibilidade quando a gente está falando de evolução. Como é o acaso, como é que a gente pode tratar como, pre, como prever alguma coisa? Tudo é o acaso, as variáveis são imensas. Acho que o, mais, o melhor que a gente pode fazer é dizer, ó, oh, isso aqui é impossível, aquilo ali é impossível. Mas se for para falar do que é possível acontecer, a gente tem podcast. Até a próxima encarnação. A vida inteligente, com certeza vai ser num número muito reduzido em relação a planetas é, talvez habitados que venhamos a encontrar no futuro mas que de, de, de fato pode ter vida em todos os nichos inclusive vida macroscópica, mas não necessariamente consciente ou com capacidade de desenvolver tecnologias muito sofisticadas de certo modo uma pena mas ao mesmo tempo é interessante temos que sair a caça dessas civilizações, né, se é que elas existem Afinal de contas, até o momento, está na, tá na seara da pura especulação. E, consequentemente, como só conhecemos a história do nosso planeta, não temos, temos nós só temos ela para nos basear. Né? É uma limitação muito grande, infelizmente. Como o Pílula disse, pode ser que leve 500 milhões de anos, o tempo evolutivo até surgir um, um ser consciente inteligente, pode ser que leve 5 bilhões, é de... Quase impossível dizer com algum grau de certeza. É, e, e se você for levar em conta, ah, eu sei que os estatísticos já fizeram essas probabilidades, eles discutem com relação a isso. Né? Tem aquele grupo que acha que mesmo levando em conta os, sei lá, quantos bilhões de planetas que existem no Sistema Solar, ou de corpos capazes de abrigar a vida, né? sejam planetas, satélites... Assim. Na verdade, o satélite é um planeta também, né? que ele é um planeta que orbita em outro planeta, tem essas coisas. Mas se você levar em conta isso daí, eles eh, alguns dizem que por uma questão estatística é impossível que a vida não tenha surgido em outros uh, e vida inteligente, né, vida vida capaz de capaz de se comunicar. Em outros uh, estatísticos dizem que mesmo com esse mundo de, de número, com esse monte de planeta, de galáxia, se você for levar em conta todos as, as, as, os filtros necessários para surgir vida inteligente com poder tecnológico, etc. Eles são grandes demais, e ou ela já, já se extinguiu, ou ela vai morrer antes, ou ela nem chega a esse estágio, sabe? Então eu não sei, eu como sou péssimo com estatística, não vou, <risos> não vou entrar aqui na, na coisa e não li essas estatísticas a fundo, eu sei só que elas existem. É, isso entra nas variáveis da equação de Drake, e é, depende da interpretação dos cientistas... Muitos colocam menos variáveis, outros colocam mais, e normalmente quanto mais variáveis diminui a probabilidade de, de, de ter vida, né? a probabilidade da vida aparecer. Os mais otimistas colocam até 5 cinco, é, cinco civilizações a galáxias, outros colocam é, só a nossa e nem por muito tempo, então é, estatística é complicado mesmo. Eu acho o número 5, cara, bastante modesto, sabe? É, pensar que há pouco tempo a gente sequer sabia que tinha um planeta rochosso na órbita Alfa Centauri, que é a estrela mais próxima, entendeu? Então isso mostra um pouquinho como a gente está atrasado, entendeu? Eu acho o número 5, 5 planetas é, habitáveis por galáxia, eu ainda acho o número até bem justo, sabe? Mas inclusive você me lembrou que foi essa semana agora, não sei se foi ontem, eu tinha ontem, eles estão pesquisando em um tipo de sinal misterioso e devia ter uma entrevista do, do Seth Shostak, que é o cara do set, né, dando... Falando né, sobre esse fato, dizendo que se fosse uma civilização que, que eles transmitem em um nível muito elevado, sabe, assim, ao ponto de ser considerado uma possível civilização tipo 2, né, considerando a escala de cada Kardashev. Agora é claro, né, pode ser qualquer outro sinal proveniente da Terra, né, a gente também esbarra nisso. Mas é uma coisa muito interessante de se comentar, queria deixar registrado aqui pro pessoal. É, se, eu, se eu puder falar essa questão dos planetas aí, é isso daí que, que o foi, foi o João que falou da equação de Drake? Então, uh, era esse o nome que eu queria lembrar, é verdade, bem lembrado. Uh, o, que, o que eu mando é o seguinte, o que eu via da... Realmente, eu lembro que assim, se você colocar muitas variáveis, realmente a coisa começava a ficar mais complicado Mas se você for pensar, são muitas variáveis. Na verdade, dependendo do tipo de... o que você considera uma variável... Porque se você for levar a ferro e fogo mesmo na ponta do lápis, as variáveis são quase infinitas. Se você fosse frouxo, no sentido frouxo, não no sentido de fraco, mas no sentido de, olha, essas variáveis aqui são tão automáticas de acontecer que você nem precisa levar em conta como um filtro, né? Aí, obviamente, a chance aumenta. Mas, olha, é capaz de ter galáxias inteiras com zero planetas habitáveis. Não digo nem habitados, habitáveis, dependendo de como for a gente não sabe. Se tivesse, sei lá, o nosso sistema solar, ah, tá muito bonitinho. Se ele tivesse mais pro meiuca da galáxia, talvez a gente tivesse, tu, sei lá, numa situação insustentável. <risos> Só dando um exemplo geográfico, né? A gente está na borda da galáxia, né? Se a gente estivesse no meio da galáxia, a gente poderia estar tá fodido. <risos> é, depende, depende muito da interpretação, né? O cientista normalmente... Ele defende que tal variável não é relevante E tal variável é relevante E é bem complicada essa discussão Quando eu era Quando eu era criança Quando eu era bem criança Eu lembro que tinha um álbum de figurinhas Que nem era meu, eu tinha visto isso na casa dos uns primos Que ele tinha Acho que era um álbum de figurinhas, não sei Talvez fosse um livrinho dessas apostilinhas Que vinha em banca de jornal, sabe Mas ele vinha na Ele vinha três Uh, como fala? Ele vinha três páginas, quatro páginas lá, com exemplos de como seriam formas de vida nos planetas do sistema solar, só do sistema solar. Então, uma forma de vida que teria que se alimentar de metais, teria que se alimentar de. teria que respirar enxofre, sabe? Ele, ele ia dando esses exemplos aí de como. Seria. É muito divertido você se basear nisso daí. Por exemplo, eu lembro que Júpiter, como ele é um planeta gasoso, ele não tem chão, né? Você não pisa no chão de Júpiter, né? Então as formas de vida em Júpiter teriam que ser balões. Seriam ali, seres vivos como se fossem balões, assim, né, na, flutuando na, na atmosfera. Então, é, sei lá, é, é gostoso você ficar especulando, imaginando isso daí, dá asas a imaginação, é muito legal. Só tem que tomar muito cuidado quando as pessoas começam a achar que foi isso ou não foi e dá dar mais certeza. Eu gosto muito quando o Pirula fala sobre divulgação científica, é, o quanto ele luta aí por, pela, por ter ficado indignado com os nossos problemas do, do, na nossa sociedade, do quanto as pessoas não entendem sobre ciência. E, assim, é, com os projetos que eu tenho participado, eu, eu vejo o quanto é importante a divulgação e o quanto ela ajuda, o quanto ela cria contatos entre as pessoas que, que gostam dos projetos. Então, assim, eu queria que ele falasse um pouco sobre o quanto influencia. É, a divulgação de, de notícias, é, o, o cientista que é aberto para a sociedade, que não fica só no canto dele fazendo pesquisa, que ele dá palestra mesmo, que ele é, ajuda a criar, é, é, como que se diz, ele, ele ajuda a criar até entretenimento relacionado à ciência, uma, que pode chamar a criança para gostar de ciência, que foi uma coisa que trouxe a gente para isso, como a revista que você citou, é, ou tudo que, que influenciou a nossa geração lá, é, o mundo de Bigman. então eu queria que ele falasse um pouco disso, porque eu gosto muito quando, quando o Pirula fala desse assunto. Ah, bom, agradeço aí de, tá, de ter ajudado com alguma coisa aí, mas é, eu, eu acho que é importante, a gente nunca sabe quando que a gente vai acertar na, na, na divulgação, né? A, a gente tem, às vezes, crianças que têm um interesse natural pela coisa e tem crianças que precisam ser estimuladas para ter esse interesse. Né? E a gente, eu estou falando só de criança agora, né porque adultos também têm isso daí. Né? Mas é que geralmente é, é a criança que é mais curiosa. tal Tanto é que a, a, a gente tem tanta essa noção que os museus, né, que são lugares onde adultos trabalham, e trabalham bastante para gerar conhecimento, quando você está falando de público de museus, as pessoas automaticamente associam com criança. É quase como se um adulto não tivesse o interesse de ir num museu ver um dinossauro. Quem vai ter esse interesse são as crianças. Zoológico. Ah, eu tô velho para ir em zoológico, já vi gente falando isso. Isso não existe. As pessoas que trabalham no zoológico têm 30, 40, 50, 60 anos. Mas a gente sempre associa essa questão da ciência, da divulgação da ciência, com criança. É, essa coisa assim eu acho interessante porque realmente são as crianças que vão desenvolver o interesse pela uh, pelo, pelo futuro né da, do, das pesquisas e tal mas eu acho que realmente é importante você se dedicar como cientista a fazer isso e aí no caso não pensando nem só na divulgação infantil mas na divulgação como um todo eu acho que as crianças eu acho que os desculpa eu acho que os cientistas eles têm que arrumar um jeito de falar assim Uh, de comunicar para as pessoas o que eles estão fazendo, até para as pessoas saberem é, é um retorno à sociedade, né? Uh, o Brasil, pelo menos o Brasil, 90% da pesquisa científica que é feita no Brasil é, é financiada por dinheiro público. Se você não, não dá retorno para a sociedade desse dinheiro que está gastando, a sociedade vai realmente achar que está gastando dinheiro à toa. Então, quando tem troca de governo, quando tem corte de verbas, quando tem essas coisas assim, o primeiro lugar onde eles vão tirar é da ciência. E com razão, porque eles não estão vendo o que está sendo feito. Quer dizer, o governo deveria saber, mas, já visto as votações que a gente vê na Câmara, essas coisas assim, não dá para esperar muito dos nossos legisladores. Então, uh, você tem que partir desse pressuposto que uh, o cientista tem que se comunicar, ele precisa se fazer ouvir. Ele precisa demonstrar o que ele faz De uma linguagem mais mostrar. próxima do público É, né? porque fica aquela coisa também Ah, o cientista ele fala difícil Ele é aquele cara lá que é intocável Ele tá sempre certo E alguns cientistas são assim mesmo Eu diria também que a gente tem um problema E agora eu posso até me complicar com essa frase que eu vou falar Mas a gente tem um problema Parecido com o que eu falei da política do Douglas Adams né? O Douglas Adams tinha falado que uh, O próprio sistema né, Eleitoral né, de, de patrocínio de campanha da forma de como você vai conquistar a população para votar e isso que está falando lá do acho que Inglaterra que nem nem é obrigatório o voto acho mas enfim uh, tudo isso daí favorecia que os candidatos para qualquer eleição sempre fossem aquelas pessoas que nunca deveriam ser presidente <risos> sempre fossem aquelas pessoas que nunca deveriam ocupar aqueles cargos infelizmente o nosso sistema de seleção para a carreira acadêmica no Brasil, e a maneira como funciona o sistema, né, é claro que não é unicamente, mas acaba favorecendo absurdamente também que pessoas que não têm nenhum talento caiam na, na carreira acadêmica. Porque às vezes as pessoas mais talentosas, as pessoas que mais teriam é, saídas para inventar pesquisas novas, para fazer coisas mais, mais assim, são pessoas que vão para outras áreas porque precisa ganhar dinheiro, precisa de, de outras situações, entendeu? Então a gente também tem o nosso filtro negativo, né? A gente filtra pessoas... Cara, se você for olhar, metade dos professores... Metade vai... Não, é metade, acho que não estou exagerando, não. Metade dos professores que eu conheço são pessoas com problemas mentais. São, são sociopatas. São sociopatas, não sabem conversar. Sabe? Não sabem, não sabem é, lidar com relações humanas sabe e isso dentro da faculdade de humanas incluso isso dentro da faculdade de humanas incluso aí como é que você quer que essa como é que você quer que essa, essas criaturas sabe que só sabem fazer aquela pesquisa delas são praticamente autistas como é que você quer que essas criaturas façam divulgação científica sabe, eles eles se acham o por exemplo a maioria e aí agora, seus alunos para fazer exato tem que ser os alunos se eles deixarem os alunos fazer né porque você tem o ego deles, você tem aquela coisa Ah, esse aluno tá se destacando muito Ah, esse aluno tá muito não sei o que Por exemplo, eu vou falar uma coisa Que agora eu não tô dizendo que eu sou O fodalhão pica das galáxias, que eu não sou E também porque eu falo muita coisa que não tem a ver Com ciência, que também acaba me prejudicando Mas uh... E nem vou dizer Que eu sou também um cara Super resistente a isso, porque eu já tive Meus problemas, inclusive por causa disso daí Mas uh, problemas reais Físicos, inclusive mas a divulgação científica, da maneira como eu faço, ela te expõe, de uma forma, a você tomar tapa, a você ser xingado na rua, a você ter montagem sua na internet, a ter gente vasculhando a tua vida atrás de foto da tua mulher, dos teus filhos, de você, não sei o quê. Porque, porque a internet é a terra de ninguém. A internet é a terra de ninguém. Eu não vou nem, eu não vou nem entrar na, na, na questão do, do mérito dele, que se ele é um bom ou mau cientista. Mas o Nicoleles passou por isso. Tudo bem, foi porque ele voluntariamente quis demonstrar o seu apoio ao governo do PT. Ele poderia ter ficado quieto nesse aspecto, mas ele não quis. Mas, mas o Drauzio o se fode absurdamente quando ele fala as questões de saúde pública, que ele fala que o aborto deveria ser liberado. Cara, ah, ah, ah, imagina, ah, então, os professores que eu conheço, que estão sempre certos, que não admitem estar errados que não sabem lidar com críticas, mesmo que educadas, feitas por pessoas que eles têm um convívio pessoal, essas pessoas, sabe, em uma semana na internet, elas iam ser internadas. Não, não, não, não aguenta no sabe? Os caras não, não têm não tem condições de segurar isso aí não. Eu não conheço... Eu, pouquíssimos professores que eu conheço teriam estabilidade emocional para lidar com a internet. Não tem estabilidade emocional nem para lidar com os próprios alunos sabe aí agora eu, eu acho que eu, eu me desabafei aqui acabei misticando muito mas é porque é um ponto muito muito relevante a ser tratado porque por exemplo nos Estados Unidos em que você tem que lutar pela verba você tem que brigar por aquela verba aqui você também briga por verba tá não vou ser injusto com os brasileiros mas lá nos Estados Unidos você só pode brigar pela verba você não tem um salário que vai cair porque você é funcionário público, não pode ser demitido. Você não tem, uh, sabe, aquela verba que vem da universidade, que vem do estado, que é direto, que vai pra lá pra manter banheiro, pra manter coisa. Não, lá você tem que brigar por tudo. Lá você não tem verba pra nada. Tudo você tem que ter patrocínio, tudo você tem que arrumar alguém que vá financiar, tal, não sei quê. Lá, se o pesquisador não faz divulgação científica, ele, ele morre na primeira semana. É, assim, morre no sentido assim, ele, ele desiste. Ele não vai ter sucesso. Você tem que fazer divulgação científica lá fora Porque, na verdade, isso chama-se é, é, é até uma maneira De você conseguir verba para você mesmo Aqui no Brasil você não tem esse estímulo Aqui no Brasil você acaba entrando nesse mundo Que seleciona sociopatas para virar professor Então é, é, Se você não, não Estimula Essa meia dúzia de gato pingado aqui no Brasil Que faz divulgação científica Realmente o meio ensino não vai gerar isso O meio não gera isso o meio fomenta o professor a se fechar na, na sua carapaça. É, eu, eu sou um ponto fora da curva e pago um preço por isso também. Nossa, deixei todo mundo deprimido, é isso? Deixou não, falou a verdade. É um puxão de orelha que quem, fa... quem sabe não pode fazer a ficha de alguém cair, né? Não há incentivo para divulgação no Brasil, né? Para divulgação incentivo. É, não entra nem no currículo, né? Entra no currículo, Pirula? Tem alguma coisa? De, de, de, seu, seu programa de divulgação entra como produção intelectual deveria entrar deveria entrar mas eu não imponho, porque o pessoal não, não, não leva em conta você uma noção eu já vi professores reclamando na Usp a, a Usp é baseada em três tripés né que eles a né, melhor a Usp é baseada num tripé são três pés que é ensino pesquisa e extensão ensino são os professores pesquisa é gerar conhecimento e extensão é, é exatamente esse, esse retorno para a sociedade Cara, uh, os professores que fazem divulgação científica lá, ou que fazem é, extensão, mesmo que não seja divulgação na internet, que o pessoal tá acostumado, mas sabe que vai dar curso não sei aonde, que faz não sei o que por vontade própria, que organiza é, palestras e tal, cara, esses professores aí, eles, eles, eles, o pessoal coloca no currículo para progressão de carreira, para você conseguir ganhar mais, para você subir de nível dentro da, dentro da hierarquia, o cara fala, ah, pode cortar. Pode cortar, isso aí não significa bosta nenhuma A gente quer publicação Paper, é papel E aí, quantos paper Quantos papéis você tem Você fala assim, ah, eu fiz isso aqui Fiz aquilo, lá, ah, então tá, então é isso aqui Que vai contar pra tua progressão de carreira Extensão científica Foda-se, caguei pra isso É só isso que se busca Tem professores excelentes Que eu conheço na USP Que fazem divulgação científica e o pessoal dá risada deles pelos corredores. Dá risada deles. Olha ali o Mané que fica falando com o pessoinha. que sabe? a gente pode fazer a gente bater palma, a gente incentivar, é, é... tentar divulgar, exato. mudar um pouco a consciência da população. Exato, exato. É, eu, eu, eu não sei, é porque aquela coisa, eu sempre fui um cara meio diferentão. E eu, eu sempre fui um cara um pouco esquentado também. O Átila também tem essa pegada. Então, não esquentado. O esquentado é tudo que o Átila não é mas ele, ele, ele consegue levar bem essa, essa pegada as pessoas incentivaram o Atila a fazer isso e agora a USP tá dando valor para esses cientistas que estão fazendo isso, mas que vire moda é, é, é, é? que vire moda não, exatamente que vire moda, mas a gente tem que ficar pensando o seguinte a, a a USP está dando valor, por exemplo, para mim, para o Átila, para essas pessoas que saíram do seio da universidade deles e que estão tá realmente conseguindo divulgação, fazendo divulgação científica, mas esse valor que eles estão dando, não, foi, mas, não foram eles que geraram a minha vontade ou a vontade do Átila de fazer divulgação, entendeu? Essa vontade já existia. Eles estão divulgando a USP ela, também. Isso, ela, né? Exato, também tem a divulgação da USP. Mas essa, essa vontade era prévia. Eu não devo, a, a, minha, a minha divulgação científica, o meu interesse por divulgação científica, eu devo em zero à USP, ou a qualquer outra universidade. Eu devo a eles, a, obviamente, a bagagem intelectual que me possibilitou ter algum tipo de gabarito para fazer divulgação. Mas eu, fazer divulgação era uma coisa que eu queria fazer porque eu queria. Não foi incentivado em nenhum momento, em nenhum lugar em que eu já estudei, entendeu? Não foi incentivado. Eu fico feliz que a USP agora esteja pegando essas pessoas Mas, por exemplo, o Átila foi a mesma coisa O Átila fazia divulgação científica porque ele queria Porque ele tinha vontade de fazer, ele tinha vontade de falar disso né? Não foi porque uh, Era incentivado Não, gente, faça divulgação, faça não sei o que Inclusive ele agora O Átila está sendo herói agora e está fazendo isso Dentro da USP E ele está incentivando os novos alunos agora A tudo que eles fizerem, eles divulgarem na internet Ou divulgarem em outras mídias né? Em podcast e tal, essas coisas ele está incentivando as pessoas a fazerem isso. Eu tenho visto canais de divulgação no Telegram. É, então, para os próximos, é, próximos cientistas do futuro já irem se acostumando com essa pegada de que não adianta você se isolar na torre de marfim, entendeu? Não adianta você ser um gênio que consegue, sabe, metabolizar substâncias dificílimas em laboratório, não sei o que, não sei o que lá, e quando a pessoa conversa com você, você rosna, sabe? você grunhe. Você não tem menor capacidade nem de, de, de explicar o que você faz para os outros, né? Isso daí é uma coisa que a tendência agora é diminuir mesmo. Eu espero. Bom, a pergunta que eu tenho para fazer tem a ver com o assunto abordado aqui, né? Fugindo no ponto que vocês estavam falando. É o seguinte, eu sempre faço essa pergunta para o pessoal que é envolvido no meio de divulgação científica quando o assunto é a vida fora da Terra. A pergunta que eu tenho para faz fazer para você, Pirula, é o seguinte, né? no seu ponto de vista, qual seria o grande impacto dessa revelação extraterrestre para nós seres humanos? Uh, se você... Ah. Entendeu? Só cumprimentar aqui a minha pergunta. Uhum. Tipo, é, tem muitas pessoas, eu escuto disso, tem muitas pessoas que falam que essa descoberta poderia gerir até uma, sei lá, uma política econômica revolucionária ou até um suicídio em massa, que eu acho não. bastante estúpido. <risos> mas Olha, mas eu exemplo... não duvido de nada vindo do ser humano. Não. Porque veja bem, em, em 97, quando o Rei Bob passou, acho que foi só no Hemisfério Norte, teve uma seita chamada Heaven's Gate, eles se suicidaram, uhum. foram 39, né? Eles suicidaram porque disseram que tinha uma nave perseguindo o cometa e que eles tinham que se matar pra subir até a nave, entendeu? Era pra saber que uma Sim. coisa ridícula, 39 pessoas morreram por causa disso, entendeu? Então por isso que eu acho bem estúpido, mas se você pegar esse exemplo, eu não duvido de nada, entendeu? Então não, essa pergunta coisa eu queria pior. deixar. É. Então, é, essa pergunta eu queria deixar pra você, cara. O que você acha? Cara... Extraordinária essa pergunta, cara Eu, eu já tinha me, per, me perguntado Isso várias vezes O que seria da humanidade Se a gente tivesse uma confirmação De vida inteligente fora da Terra uh, foi essa, essa é a sua pergunta, basicamente né? Se a gente tivesse a confirmação De vida inteligente fora da Terra Bom, pra começar O pessoal que é os maluco dos ETs Iam ficar gritando eu já sabia Isso era o mais <risos> é o mais óbvio, né isso sem contar as pessoas que vão falar que já tem, inclusive, filho de alien, que já tipo, namoram um alien, que faz não sei o quê, entendeu? Ia ter toda essa sorte de malucos aí. Um grupo que eu acho que ia ficar completamente biruta, biruta, louco, porque eles iam ter que começar a caçar uh, argumentos inéditos até o momento, que eles ainda não têm, não pararam para se preocupar com isso, são os criacionistas o pessoal que é muito não precisa nem ser criacionista, vai o pessoal que é extremamente fundamentalista religioso porque os livros religiosos eles não falam muito né? na verdade eles não falam nada de, de, de outros planetas você pode até pegar ideias meio meio vamos dizer assim que nem eram os deuses astronautas tal mas na verdade eram os deuses astronautas é uma interpretação de livros, de livros, coisas baseadas nas loucuras lá do Von Dänik, lá, mas na verdade não é uma. não está dizendo que tem extraterrestre. E eu já vi muitos religiosos argumentando que uh, é impossível existir vida fora da Terra porque não está na Bíblia. Porque não é uma coisa que está escrita nos, nos livros religiosos, porque Deus criou. Como é que fica o Éden? Como é que fica Adão e Eva? Como é que fica todas essas coisas aí, ou mesmo que seja pro Islam e tal, não sei o que, se você colocar. Uh, se você colocar. Vida extraterrestre, com certeza. Deus não nos disse a respeito porque nós não, ainda estávamos, não estávamos preparados ainda para entender. O caralho! Não! Eu, eu, aquilo é um livro de regras. Então, você, você consegue, mas, mas concorda, até eles elaborarem novos, novos questionamentos sobre isso, novas respostas prontas, vai aí uns 10 anos de, de bate-boca e nego pirando, cara. Nego pirando, porque como é que você vai explicar... A toda única 10... coisa certa é que vai ter bate-boca. É, não, se a Terra tem 6 mil anos, se, se o ser humano surgiu a imagem e semelhança de Deus, Aparecem uns, umas criaturas verdes com antena, tentáculo, não sei o que, não sei o que lá, vindo lá do espaço, com uma tecnologia muito maior que a nossa. E aí? Onde é que está teu Deus agora? Sabe, eu acho que isso ia ser o um ponto mais crucial. Claro, isso para essas religiões mais, mais uh, intransigentes né, com o diferente. Religiões que, que nem eu, o Espiritismo já fala de outros planetas há muito tempo. A Scientologia também vai ser uma que vai falar: Nossa, eu já dizia, eu já sabia, sabe? E aumentar os seguidores dessas religiões, né? E aumentar muito os seguidores da Scientologia, do Espiritismo e tal, que já são religiões que aceitam e até é, dizem que é fundamental, né, para suas próprias doutrinas a vida fora da Terra. Então aí sim, mas as religiões mais tradicionais aqui do planeta. Eu acho que ia dar um bug na cabeça deles que os caras iam ficar bem doidão, viu? Os caras iam ficar bem doidão. E, e outra também, eu acho assim, no caso, a, a, a só a mera descoberta de vida extraterrestre eu acho que não ia mudar muito mais coisa, não. economicamente falando, politicamente falando, acho que não ia mudar nada. A menos que eles viessem até aqui. Se eles viessem até aqui, aí talvez mudasse alguma coisa, porque os países iam ter que tomar decisões né? do que fazer com, com os ETs, né? Vamos então encerrar esse Astrocast Pessoal, uma mensagem para finalizar o programa né? Primeiro, queria agradecer a participação de cada um de vocês e em particular o Pílula que abriu um espaço na agenda dele para estar aqui com a gente eu Agradeço bastante o convite Desculpa aí se eu falei demais E, sei lá, eu Deem uma conferida no meu canal, se vocês gostarem do, dos assuntos, acho que pode ser interessante. E deem uma, deem uma olhada na, na, na... Tem a minha fanpage também no, no, no Facebook, tem o meu, meu Instagram. E é tudo Pirula 25, vocês procuram Pirula 25, vocês vão achar é, rapidamente o canal do Pirula, isso daí é uma coisa bem fácil. Uh, e, enfim, agradeço, foi muito legal o bate-papo para mim, foi bem produtivo. Desculpa a demora aí, eu enrolei um pouco o Júlio para conseguir uma data aí, mas deu certo. Eu só queria agradecer pelo convite, gostei muito de participar com vocês foi um enorme prazer Gostaria de agradecer aí ao Júlio a me incluir nesse debate tão, tão importante, tão legal aí, agradecer ao Pirula, todo mundo é, eu também peço que dê uma pesquisada na página do Zenit no Facebook e dê uma curtida lá é, a gente está divulgando também muito obrigado pela oportunidade aí eu queria ter participado mais, mas ainda assim devo pegar bastante coisa. Mas eu queria agradecer a oportunidade que o Júlio deu é, de ter falado com o Pirula, que é um cara espetacular. Gosto muito do trabalho dele, dos vídeos dele. E também dizer pessoal que se ligue aí na, nas páginas de divulgação científica, tanto no trabalho do Pirula, quanto no nosso trabalho, que é na Carlos Sagaz, né, que a gente está fazendo a paródia da série Cosmos, tem também a Neuricasse Brasil, tem a Sociedade Científica também, que é uma página que a gente representa, que é muito boa. Então essa é a mensagem que eu deixo pra vocês aí E não parem de divulgar ciência Vocês que divulgam ciência, continuem divulgando Porque é muito importante pra nós Pra que esse trabalho continue sempre É isso aí, caramba, eu fiquei em êxtase Quando me mostraram que o Pílula compartilhou Cosmos de Carlos Sagaz no Twitter dele Foi muito louco Ah, mas aquilo foi divertidíssimo Eu achei muito engraçado Mas não vão ser todas as pessoas que vão entender a crítica A crítica não A, a, a homenagem, né Mas enfim. A... Ah, com certeza, isso sem dúvida mas isso é sempre, é o comum na internet, né, então fazer o quê? Aliás, eu gostaria também de parabenizar vocês da Equipe Sagaz pelo projeto, que, que é muito interessante, vocês estão de parabéns. Eu também gostaria de, de parabenizar, até porque se não fosse o Carlos Sagaz eu não teria conhecido vocês, exceto o Pirula, que eu já acompanho há um, há um bom tempo, é, o Júlio César e o pessoal do grupo aí do Carlos Sagaz, se não fosse o humor, eu não teria conhecido vocês, e a ciência, claro. Caramba, eu só tenho a agradecer a todos vocês, sério mesmo. Então é isso pessoal, nos vemos no, no próximo AstroCast e até lá.